Bom, tudo então bom lá? Boa noite a todas e todos. Eu sou Guida Calixto, estou aqui no CCV, hoje transmitindo aqui essa roda de conversa, fazendo essa roda de conversa via eh, internet, porque o tema hoje é sobre a Covid-19, coronavírus, essa doença que está causando uma pandemia mundial, e para isso a gente está recebendo conosco hoje o queridíssimo Pedro Tourinho, vereador, eh, médico sanitarista aqui na cidade e que vai falar conosco sobre o tema né? vai falar com a gente sobre sobre tudo que, enfim em tudo, em, sobre tudo é, todos os aspectos dessa doença, tanto, tanto na questão individual, quanto na, na questão coletiva, né? saúde pública, enfim. Mas antes eu quero deixar é, um recado né, para todos e todas que participam aqui do Centro Cultural que é um que é um espaço convivência organizado aqui, por alguns militantes. É, nós, do Centro Cultural, temos aqui um roteiro bastante interessante de cursos, de né? atividades, ou mil atividades, mas a gente quer informar todas e todos que as atividades nossas aqui estão suspensas, porque o Centro Cultural vai é, seguir à risca as recomendações do Ministério da Saúde e das autoridades sanitárias, com relação à a, a, a questão do coronavírus, né? é, as orientações de isolamento social, de distanciamento, enfim. O CCV vai estar acompanhando e seguindo essas orientações, por isso os cursos que nós estamos ministrando aqui aos sábados, eles serão suspensos por hora. Então, no próximo sábado, nós temos um curso que chama Marxismo História, política e teoria. Esse curso, que vai, quem vai ministrar esse curso aqui presencialmente seria o Walter Comar, mas por conta né, dessa dessa questão do isolamento, enfim, esse curso vai ser ministrado com aulas é, online, né, pela página do CCV, tá? Os próximos que estão que vai ser na semana seguinte, nós estaremos é, repassando as, as orientações via a fanpage também do CCB. Eu acho que é isso, né? É isso, pessoal? É isso, Anselma? Vamos então. Está ao vivo pelos Está ao vivo? Então, tá. Então, quem quiser. É... Bom, nós estamos transmitindo pela fanpage via do CCB, uma página do Facebook. Mas também está transmitido pela, pelo site Socializando Saberes, né, primeiro? É, é... TV, socializando saberes.net.br. TV, socializando saberes.net.br. Isso? isso? Então, quem quiser acompanhar. Se você não puder acompanhar agora, então tem essas duas possibilidades. Se você acompanha pelo Face, depois você também pode entrar, porque a live fica lá no, na, na fanpage. Ou então também você pode repassar o link para, para as pessoas que não têm Facebook, que é o site do so Sociedão Sabidos, ok? Então, vamos então começar? Ó, o tema, nós tínhamos outros temas que a gente está falando semana toda, né? o mês toda, né? No mês de março, que a gente tem falado, que é, está que sendo o um mês de luta, né? Mas, enfim, por conta dessa pandemia mundial, nós tivemos que reorganizar aqui as nossas rotas de conversa, os temas. Pedro Tourinho, que é médico, vereador aqui na vereador do PT, aqui na cidade, prontamente atendeu o pedido. Começamos, inclusive, essa live atrasados, porque ele estava lá, né, na Câmara Municipal, onde o prefeito estava lá fazendo pronunciamento, sobre as medidas né, de contenção, as medidas que o Poder Público está tomando sobre essa questão. Então, por conta disso, nós estamos iniciando nesse exato momento. Então, a gente quer agradecer aqui a presença do Pedro, né, falar que o Centro Cultural, mais uma vez, se sente é, bastante honrado com a sua presença e você poder nos ajudar. Nesse nesse momento tão difícil que o Brasil está passando, que o mundo está passando, então seria importante você começar a falar conosco sobre isso. Depois eu vou fazer perguntas. E o pessoal, quem quiser também fazer pergunta, faça aí na página do CCV. Que eu olho aqui, que o pessoal olha aqui e me repassa as perguntas. Eu repasso para Pedro, tá bom? E enfim, acho que é isso. Depois aí a gente volta, tá? Às vezes pode ser que talvez com as minhas perguntas eu vou repetir que você já falou, mas isso foi uma orientação que a produção pediu para eu é, repetir, porque mesmo que você é falou, é, para fixar, para o pessoal entender, porque me parece que as pessoas, tem muita gente achando que é bobagem, até teve uma manifestação ontem, né, é, de um, um setor aí dizendo que não, não existe coronavírus, gente muito inteligente. Né? que não existe, que é bobagem, enfim, tá bom? Bem. Então vamos lá. Muito bem. Eu vou usar aqui o pessoal vai falar que está tá baixo, tá? Eu vou projetar bem a voz, se você quiser usar o microfone assim. É, eu espero que eu você... deixe Então, olha, primeiro boa noite, Guida. Boa noite. Né? Opa, agora vai melhorar. Deixa que deu é, perfeito. Que é um vírus, mas estava dando para ouvir o que eu falei? Ou não? Tem gente que diz que não, mas acho que dá pra... Tá. Dá para você continuar. Se você quiser continuar. Não, vamos lá. Da parte Hã? que fala, quando foi que viu as doenças? É, vou... Tá bom, eu estava falando aqui, pessoal, né, que o microfone estava com um probleminha aqui, que a gente, provavelmente, ninguém aqui nunca viveu nada parecido na, na vida, na história, né, com o que a gente está vivendo agora, com quarentenas em massa, né, com a, a interrupção do turismo, do comércio, da, o fechamento das fronteiras é, em países como a Itália, a França, a Alemanha. Né, a, um, a, um pico de mortalidade muito elevado acontecendo é, nesses países. Está rolando o áudio ou está com problema? Ver se tá alguma coisa ali no... Ele falou, alguém falou mexeu no smartphone e o som sumiu. Vamos ver se está... Voltou. Voltou? voltou? Então voltemos. Agora, Maravilha. Então, assim, ninguém nunca viveu nada parecido, nós estamos vivendo a maior emergência sanitária é, da história recente da humanidade, né, é uma coisa, é um vírus que ele não, não tem fronteira, não tem é, classe social, não tem nenhum tipo de determinação que possa ser colocada para estabelecer quem pode adoecer pelo vírus, embora, sim, é, exista uma forte diferença da incidência dos impactos desse vírus, né, a depender da, da, da classe social e, do, e do, da vida que o, que o indivíduo leva, né. É, o fato é que o SARS-CoV-2, que é o nome desse vírus, ele causa uma doença respiratória chamada COVID-19. SARS-CoV-2 é o nome do vírus, COVID-19 é o nome da doença. Né? E uh, que é uma doença que é muito parecida com uma gripe, né? ela começa com sintomas como coriza, que é o nariz escorrendo, né? desconforto, dor no corpo tosse, dor de cabeça muito forte, febre muito alta, né? ah, e, eventualmente, ela pode levar a um contexto de falta de ar muito intensa, que pode, inclusive, comprometer a capacidade respiratória da pessoa, levando as pessoas para a UTI e, eventualmente, matando as pessoas. Né? 80% dos casos de, de, de COVID-19 são casos pouco sintomáticos, muito parecidos com as gripes normais, 80%. Né? A gente ouve isso e fala, pô, 80% é normal? É nada de demais? É, 80% não vai ser nada de demais. Então, por que, que a gente está preocupado se a maioria não é nada de demais? Né? Só 20% que vai para o hospital e só 5% que vai para a UTI. porque Esse vírus tem, além de ter essa característica, uma elevadíssima infectividade. O que, que isso quer dizer? Ele é capaz de contaminar as pessoas com imensa facilidade em rapidíssima velocidade, com uma rapidíssima velocidade de disseminação. Como que ele é transmitido? Ele é, ele é transmitido da seguinte maneira, a pessoa se contamina pelo vírus, começa a produzir ah, ah, partículas virais na via respiratória, nos pulmões, na garganta, né? e quando a pessoa tosse, ou mesmo quando ela fala, todo mundo quando a gente está falando aqui, a gente está projetando né, milhares, milhões de gotículas né, da nossa saliva e tudo mais, que vão para o ambiente aqui, logo na frente da nossa boca aqui, e ficam aqui flutuando no ar por alguns segundos até descerem e irem para o chão. Isso, é, isso acontece o tempo todo. Né? Ah, e quando a gente tosse, esse spray é mais forte, puff, é um spray forte de, de partículas, e essas partículas, então, vão contaminar as superfícies, vão contaminar o ar, muitas vezes vão contaminar as nossas mãos, né? E o vírus, uma vez que ele está instalado numa superfície, ele dura vários dias, a depender do material da superfície, com capacidade de contaminar as pessoas que tiverem contato com essa superfície. Então, vamos dizer que eu estou aqui, eu vou tossir, a, o vírus cai aqui na cadeira, se não for feita nenhuma higienização específica dessa cadeira, amanhã a pessoa que vier aqui recolher a cadeira vai pegar a cadeira, colocar a cadeira ali e depois ela vai coçar o nariz e pronto, ela vai pegar o vírus. O vírus transmite assim. A via de contato, inclusive está sendo estabelecida como a principal via de transmissão desse vírus, né? a, a, a contaminação de superfícies. A via aérea e direta também é muito importante, né? então por isso a gente tem que assumir os, os hábitos que são chamados de etiqueta respiratória, que é a gente manter um metro de distância das pessoas, né? a gente, é, quando a gente estiver tossindo a gente proteger a, a, a boca na hora que a gente tosse para não criar esses preios, a máscara, né, são todas medidas importantes, mas também a, a questão do manejo da contaminação com a lavagem sistemática das mãos. Né? Quando eu falo lavagem sistemática, eu estou falando da gente lavar as mãos 30 vezes por dia. Não estou falando de lavar uma vez. Toda vez que você toca numa superfície potencialmente contaminada, você tem que lavar a mão. Com o quê? Água e sabão é ótimo, álcool gel serve muito bem, álcool 70% serve muito bem, alguns sépticos que você pode comprar também são eficazes, contanto que eles tenham comprovada eficácia contra vírus. Então, tem várias, vários produtos que podem ser feitos para que a gente lave as mãos, porque as mãos são o principal... Toca nas superfícies, toca no rosto. Toca nas superfícies, toca em outra pessoa, passa a mão no ombro, pega na mão. Né? Então, há o estabelecimento de hábitos é, que nos... Que para É por isso que países, por exemplo, que enfrentaram outras epidemias por coronavírus, porque essa epidemia não é 2002-2003, é a SARS, que foi um quadro respiratório que surgiu no sul da China, né, também associado aí a questão dos animais, também transmitido de animais para humanos, né, que tinha uma letalidade de 10%, 10% de quem pegava a SARS, quem pegou a SARS morreu, que é um número astronômico, mas que foi rapidamente contido, embora ele tenha se espalhado para 27 países ali. É, do entorno da, do sul da China, Tailândia, Singapura, né, o, o Japão. Ele foi contido, e naquele momento, esses países aprenderam a conviver com a etiqueta respiratória. Então as pessoas, quando vão conversar, não ficam mais tão perto, feito a gente costuma ficar. Né? As pessoas, quando se encontram, não se abraçam e se beijam feito a gente faz. As pessoas não se tocam tanto no cotidiano feito, elas se fazem. E acabou que isso ajudou muito alguns países como Singapura, por exemplo, como o próprio Hong Kong, a não terem muitos casos de, de, de, de Covid-19. É interessante, né? embora esses países estejam ali, logo do ladinho da China, eles têm pouquíssimos casos. né Hoje, o epicentro, inclusive, do, da, da, da infecção pelo Covid, não é mais a Ásia, sim a Europa. né Então, essas modificações são muito importantes para garantir que, a, a, a gente individualmente não vai estar tá exposto nem transmitindo é, esse vírus. Né? Feito eu disse, o que, que é o grande problema então desse vírus? É que ele causa uma síndrome respiratória, né? que ela pode ter um grau muito variado de gravidade, ela pode ser até mesmo sem sintoma nenhum, a gente pode ter o COVID, se curar do COVID e nem ficar sabendo que teve, é possível. A gente pode ter o COVID parecido com uma gripe normal, a gente pode ter uma gripe forte, precisar de internar, ou a gente pode até mesmo morrer disso. Tudo isso está no espectro de manifestação desse vírus, né? mas o problema é que como esse vírus se dissemina muito rapidamente, ele acaba fazendo com que muitas pessoas adoeçam ao mesmo tempo. E aí que está o x de controle do COVID. Né? O que é está demonstrado? Quando a quantidade de pessoas que adoecem ao mesmo tempo é, é muito elevada... Essa quantidade de pessoas procura os serviços de saúde e ela supera a capacidade dos serviços de saúde de cuidarem adequadamente das pessoas. Então, começa a faltar leito hospitalar, leito de UTI, respirador para fazer ventilação mecânica. Né? E aí, na hora que isso acontece, o que começa a acontecer com a mortalidade? Começa a subir. Não porque o vírus seja é, tão letal que a gente não tem tecnologia para cuidar dele, mas porque essa tecnologia não está disponível em quantidade suficiente. Né? Você pega um país rico, como a Itália, a região mais rica da Itália, que é a Lombardia, no norte da Itália, uma região que tem um sistema de saúde exemplar público, um sistema de saúde integral, do jeito que a gente gosta, né? gerido pelo poder público, com uma quantidade de leitos satisfatória por habitante, uma quantidade de leitos de UTI satisfatória por habitante, e, no entanto, que não adotou, o norte da Itália não conseguiu adotar no tempo certo, as medidas de contenção da disseminação do vírus. O que, que aconteceu? O sistema de saúde foi absolutamente atropelado, passou um tsunami por cima do sistema de saúde italiano. Né? Hoje você tem, por exemplo, na Lombardia, você já não tem nenhum centro cirúrgico fazendo operar cirurgias, todos os centros cirúrgicos foram transformados em unidades de terapia intensiva, você não tem leito hospitalar, a, a Sociedade de, de Anestesia e, e Medicina Intensiva da Itália já editou uma, uma diretriz que estabelece que hoje o contexto do Sistema de Saúde Italiano é um contexto de grande catástrofe. O que é o contexto de grande catástrofe? É quando acontece uma, um, um incidente que supera a capacidade do sistema de cuidar. Na hora que isso acontece, a, o Sistema de Saúde está autorizado a mudar a, o tipo de prioridade que a gente dá para quem a gente vai cuidar. É como, por exemplo, imagina uma cidade pequena que um ônibus cheio de passageiros sofre um acidente muito grave na frente dessa cidade. Né? É uma grande catástrofe, supera a capacidade do sistema. O que, que você faz quando isso acontece? Ao invés de cuidar de quem está mais grave, você cuida de quem está menos grave e tem mais chance de sobreviver. O que significa que na Itália, as pessoas mais velhas, os idosos com mais de 65 anos, estão morrendo sem tratamento. Estão morrendo sem tratamento. Tá? Tem contextos em que as pessoas não estão nem sequer sendo avaliadas. Quando chegam com uma, uma síndrome respiratória, o que acontece é simplesmente falar, ok, você tem essas características, vá para um lugar de contenção e tomara que você sobreviva. É deste jeito que está acontecendo. Eu não estou exagerando. Entendeu? Porque o sistema não dá conta, porque os leitos de UTI estão ocupados com as pessoas jovens, com as mulheres grávidas, com as pessoas que têm menos de 50, menos de 40 anos, que também adoecem gravemente. Isso é uma coisa importante falar. Né? O, o, o COVID-19 é uma doença que, ela, ela afeta mais intensamente ou mais gravemente quem tem mais idade ou quem tem problemas de saúde já instalados, porque as pessoas mais velhas e as pessoas que já têm alguma doença, elas têm menos capacidade, menos resistência para enfrentar a agressão que o vírus provoca no pulmão. Porém, é, ela também agride fortemente pessoas jovens. Então, ela não é, é importante di, diluir essa compreensão que foi erradamente passada para as pessoas de que o Covid-19 é uma doença que vai matar os velhos, ela é uma doença que vai matar muito mais os velhos e vai matar muito os jovens também. Tem uma estimativa de que cerca de 60% dos mortos, uh, no caso de uma, de uma epidemia de Covid grave aqui no Brasil, serão pessoas com menos de 50 anos. Vou repetir, 60% de quem vai morrer é, portanto, jovem e 40% é mais velho. Tá? Então, é, é uma doença que vai afetar todo mundo. O único grupo que não é afetado tão dramaticamente, ainda bem, são os menores de 9 anos. Nós tivemos alguns pouquíssimos casos de situações graves com menores de 9 anos, com é, algumas poucas mortes. Até ontem não tinha nenhuma morte registrada em criança com menos de 9 anos. Agora, infelizmente, já tem. Mas os pequeninos, felizmente, parece que com eles a situação costuma ser menos grave um pouco. Tá? Mas o fato é que, dali para frente, todos os grupos etários estão sob risco de adoecer gravemente por essa, por essa enfermidade e, ah, se adoecem de forma súbita, vão padecer gravemente, vão, so, vão sobrecarregar o sistema e, possivelmente, não vão ter capacidade de serem atendidos. Né? Condições de serem atendidos, é, o sistema não vai ter capacidade de cuidar deles. Especialmente, quando a gente fala de um sistema único de saúde, que está sofrendo dramaticamente... Com os cortes promovidos pelos neoliberais, né, pelos golpistas, pela turma que entrou no governo em 2016, lá do Michel Temer, e imediatamente propôs a PEC da morte, a PEC do teto, que é a emenda constitucional número 95, que estabelece um teto de gastos em políticas sociais que, entre 2017 e 2019, tirou 20 bilhões de reais da área da saúde, e no ano de 2020 vai tirar mais 9 bilhões de reais da área da saúde. Né, uma PEC assassina, alimentada e sustentada por gente feito Paulo Guedes, Jair Bolsonaro e tudo mais, e que agora, nesse momento, os brasileiros estão coçando a cabeça e talvez percebendo a grande mancada que foi é, permitir que esse tipo de medida absurda fosse é, é, estabelecida. Vale dizer que o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade é, no, junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo que essa emenda constitucional número 95, que congela a grana do SUS, seja suspensa e que a, a gente possa, então, acessar esses recursos do SUS urgentemente. Né? Isso é um, um esforço importante que o Partido dos Trabalhadores está fazendo, né? porque a gente sabe que a liberação desses recursos pode fazer toda a diferença do ponto de vista da nossa capacidade de cuidar desse problema. Então, para caminhar aqui para um, um avançar dessa nossa discussão, né, o que, que são as medidas, então, que a gente pode fazer? Eu estou pintando um quadro tenebroso de uma doença grave, que vai afetar muita gente, né, que tem uma mortalidade geral da ordem de 3%, mais ou menos. E aí, de novo, as pessoas falam, ah, mas só 3% morre? É, mas, é 3%, mas ela tem capacidade, por exemplo, desse ano, nesse ano, de afetar 60% da população brasileira. Se isso acontecer, vamos entender que eu vou fazer as contas aqui, tá? Não estou querendo ser catastrofista, não, mas vamos só fazer a matemática. 60% da população brasileira são 122 milhões de habitantes. Se a gente fizer 3% de 122, ou se a gente quiser ser menos catastrofista e fizer 1% de 122 milhões, nós estamos falando de 1 milhão e 200 mil mortos. Tá? Estimativas mais moderadas falam, falam de 400 mil mortos. 400 mil mortos, o potencial que essa doença tem para causar esse ano no Brasil. 480 mil mortos. É disso que nós estamos falando, Acho é que as pessoas têm que entender que nós não estamos falando de forma catastrofista. Isso não aconteceu em lugar nenhum ainda dessa intensidade. Por quê? Porque todos os países, assim que viram o que estava acontecendo, viram os números de mortalidade dos quadros, dos casos iniciais da doença, instituíram medidas absolutamente inéditas na história da humanidade, como as quarentenas que eu falei aqui. O cerceamento do direito de ir e vir das pessoas, num nível jamais visto. Para quê? Para evitar que o vírus se espalhe de uma pessoa para outra. Essa que é a questão. Né? Essa demonstrou-se até o momento a única estratégia realmente eficaz para conter a disseminação desse vírus que se espalha tão facilmente. É por isso que quando a gente é, enfatizou, por exemplo, aqui na cidade de Campinas, que o derby não podia ter torcida, que os eventos religiosos, culturais, públicos, todos tinham que ser suspensos, sem dó nem piedade, né, que não podiam acontecer, sabendo que isso vai gerar prejuízo econômico, vai gerar prejuízos culturais, prejuízos políticos. Não interessa. Nós estamos falando de tentar evitar que uma pessoa, por exemplo, que vá num evento desses com 3, 4 mil pessoas, contamine 200. E que aí, por causa disso, dali a umas 10 dias, uma semana, nós tenhamos 200 pacientes com, com, com coronavírus, o que significa que nós vamos precisar de 10 leitos de UTI. 200 contaminados por coronavírus, são 10 leitos de UTI que nós vamos precisar. A conta é essa. Então, 10 leitos de UTI que nós não temos. Então, nós não podemos ter 200 pessoas adoecendo de coronavírus na cidade de Campinas do dia para a noite. É nesse nível que eu estou falando. Essa é a discussão. Porque, num evento grande, com um grande público como esse, uma pessoa contaminada pode contaminar 200, duas. Basta ver que boa parte dos casos que a gente está vivendo aqui em São Paulo tem origem no casamento de uma blogueira lá na Bahia, né, a poliese lá que foi casar e tal e alguém estava contaminado, contaminou geral. E da contaminação geral até agora, a gente já está tendo a chamada transmissão comunitária no Estado de São Paulo, que é quando a gente começa a passar de um para o outro sem saber quem foi que nos contaminou. Essa é a realidade que nós estamos vivendo agora. Então, é nesse momento, feito disso, nós estamos há 23 dias do que a Itália está vivendo hoje. Essa é a hora para adoção de medidas muito rigorosas de do que a gente chama de quarentena voluntária, de isolamento individual, né, é, promovido voluntariamente. Não é que a gente não pode sair de casa para ir no supermercado, não é que a gente não pode sair de casa para ir trabalhar, né, tem vezes que não tem jeito, mas é que a gente tem que compreender a gravidade disso e só sair de casa para aquilo que é imprescindível e insubstituível e que não pode deixar de acontecer. Essa, esse aqui é o pulo do gato. Por isso que nós estamos suspendendo sala de aula, cancelando sala de aula, tem que cancelar mesmo, porque as crianças são, é, vão ser contaminadas, vão levar para suas casas, mesmo que as crianças não tenham casos tão graves, os avós, os pais vão ter casos graves, e muitas crianças também podem ter casos graves. Né? É por isso que nós estamos suspendendo atividades de toda a ordem cultural, etc., esportiva, porque precisa cortar o ciclo de transmissão. Né? Tem que ter mudanças culturais. Né? Não dá para cumprimentar as pessoas apertando a mão, não dá para cumprimentar as pessoas dando beijo, não dá para ficar falando colado em cima das pessoas mais. E isso tudo tem que começar a ser instituído a partir de ontem. Tá? Então, Guida, eu estou sendo muito enfático no que eu estou colocando para as pessoas entenderem que nós estamos lidando com a maior emergência sanitária das nossas vidas. Tá? E se a gente não fizer isso direitinho, nós vamos ter uma mortandade tremenda. Tá? Importante colocar, não existe tratamento específico para o coronavírus hoje. É um vírus que não tem tratamento, vamos dizer, um remédio que cura. Tá? Tem muita notícia falando esse remédio funciona, aquele funciona, tudo fake news. Não tem nenhum remédio ainda que tenha demonstrado eficácia contra o coronavírus. O que nós temos são as medidas de suporte geral, intubação orotraquial com ventilação mecânica, oferta de oxigênio, hidratação venosa, drogas vasoativas que vão manter a pressão quando o paciente estiver muito mal, que é o que a gente faz de modo genérico para as pessoas e que melhora muito a sobrevida. Porém, não temos nada parecido, por exemplo, com um antibiótico para as pneumonias bacterianas, em que você tem uma pneumonia bacteriana, você dá um antibiótico e dentro de 48 horas a pessoa começa a melhorar de verdade. Não, quem vai curar os pacientes, quem vai curar quem está doente pelo coronavírus é o próprio corpo da pessoa. Tá? Então, é, por todos esses motivos é que a gente tem que ter essa clareza, sobre a importância da gente ter condições de cuidar das pessoas em, em, em, em um contexto adequado para evitar uma mortandade realmente muito elevada. Tá? É, é, não é brincadeira, eu nunca estive tão preocupado na minha vida, eu sou médico-sanitarista, eu sou especialista em medicina social e preventiva, né? então a minha, meu, meu estudo como técnico é justamente em situações como essas, né, e eu nunca tive nada parecido na minha vida que me preocupasse igual a esse quadro que a gente está vivendo agora, né, porque nunca teve nada que tivesse um potencial de infectividade igual ao do coronavírus com a letalidade que o coronavírus tem. É, então, assim, essas são algumas questões importantes. Né, As cidades estão aí construindo seus planos de contingência, os estados estão construindo seus planos de contingência, e infelizmente nós estamos vivendo um contexto em que a liderança pública do Brasil é é dirigida por um absoluto psicopata, né, uma figura absolutamente é, é, asquerosa, que é o Jair Bolsonaro, que ontem, na minha opinião, cometeu um crime contra a humanidade ao sair no mal de uma epidemia, de uma pandemia, é, abraçando gente, sendo que da equipe que viajou com ele, mais da metade está positivo com o coronavírus. Eu aposto que o Jair Bolsonaro também tem, eu acho que ele é um mentiroso quando ele fala que ele testou negativo, né? ele é um psicopata tão bizarro que eu acho que para ele mentir não, é, não custa nada. Né? Infelizmente, a cortina de fumaça que esse, que esse psicopata lança sobre a população, parte da população brasileira, faz com que muita gente não compreenda a gravidade do crime que ele cometeu a gravidade da situação que a gente está vivendo, né, e eu hoje já acho que as mortes que a gente vai começar a ter né, vão, vão ser para sempre lembradas como mortes associadas à figura desse... Desse, dessa figura estúpida que a gente tem na presidência da República hoje, esse verdadeiro criminoso. Para mim, né, em, em um contexto democrático mais vigoroso, com instituições mais concretas e sérias do que as que a gente tem no Brasil, o Bolsonaro hoje já teria sido afastado da presidência da República por algum instrumento, algum mecanismo, porque não tem cabimento ele continuar sendo nosso presidente. Essa é a minha leitura, a gente tem que trabalhar realmente para que essa figura saia da presidência da República. Ele mostrou que não, não tem condições. Né, uma coisa é lidar com as a estupidez dele em outras áreas, outra coisa é ver ele ajudando a disseminar uma epidemia mortal é, pegando a mão, abraçando as pessoas. Né? Então, eu estou absolutamente passado com isso. E acho que qualquer um que defenda o Jair Bolsonaro depois disso, certamente compartilha né, no mínimo do seu nível de inteligência e provavelmente do seu nível de desrespeito ao ser humano também. Eu acho que a gente não tem que realmente dar, dar lado para quem, quem bobeia desse jeito, não. Enfim, acho que deu para falar algumas coisas gerais aqui do coronavírus. Deve ter dúvidas que devem ter surgido, perguntas. Vamos lá para começar a responder. Vamos lá, Margarida. Vamos lá. Gente, ó, eu vou primeiro fazer as perguntas que eu tenho aqui, porque assim a gente está com uma com uma audiência enorme aqui. A gente fica feliz e triste ao mesmo tempo por ser por conta de desse tema, né? Mas assim, é, tá bombando aqui. Às vezes chega até 100 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Isso é isso é raro, mas é bom porque as pessoas estão procurando informação, né? Estão atentos aí à gravidade da situação. Eu vou fazer algumas questões para o Pedro. Vou tentar fazer um blocão aqui, porque aí ele vai responder esse blocão. E aí eu vou tentar ver as perguntas de vocês, porque assim tem já acho que uma, muitas perguntas aqui na, na página. Se você fez uma pergunta e eu perdi, é, faça de novo, porque aí, vai, aí, porque aí vai aparecer de novo e eu vou tentar fazê-la, tá bom? Mas, assim, já peço desculpa porque algumas vão, vão, vão escapar aqui, tá? Então, eu vou fazer algumas questões aqui, umas, assim, de questões mais... É, de questões individuais, como, por exemplo, as pessoas perguntam assim para mim, tem... É, Todo mundo tem que usar máscara? Quem que tem que usar máscara? Né? Então, tem uma pessoa que fala que não é para qualquer um usar máscara. Tem um, um, um número de pessoas, ali, aliás, tem um, um, uma determinada, um, um grupo determinado que, que, tem, usar, que tem que usar. Né? É, o vírus, ele é resistente ao calor? Tem muita gente acreditando que no Brasil não vai ter a pandemia que está tendo na Itália e nos outros países da Europa, porque aqui é um país tropical, é um país quente. Sobre o isolamento. O, o isolamento é o seguinte, a gente pode passear de manhã cedo na Lagoa do taquaral A gente pode fazer caminhada na pedreira do Chapadão, onde eu faço? <risos> Enfim, de manhã cedo, só, só vai lá, faz, faz caminhada e volta. É, essa, a gente te, tem que entender o que é esse isolamento mesmo. né Enfim. É... Ah, Hoje, aí já é uma, uma questão mais... Mas, é, governamental. Saiu uma matéria dizendo que o governo vai contratar os médicos cubanos. Tá, então Quem tá. são esses, enfim, né? Deixa eu responder esse bloco, porque senão eu posso me perder. Tá, mas é, você... os outros são facinhos de você responder. ó Sobre os leitos de, em Campinas, sobre os leitos de UTI, a gente tem condição, enfim, quais são, porque... Você você falou, mas só para repetir, você falou de um país de uma de uma região da Itália que é super estruturada tal é, e a gente sabe do pânico que né enfim como é que tá campinas se se acontecer metade do, do que aconteceu lá é, deixa eu ver ah e aí por último é o seguinte a, saiu uma uma orientação né uma da secretaria de educação e, e, são, e são as questões que me chegam porque todo mundo sabe que eu trabalho na educação pública municipal e, e é todo dia é, são essas questões por exemplo suspender as aulas né como é, o, a orientação é essa semana não vai ter falta nós vamos trabalhar né na, na conscientização conversar com as famílias tal e a partir da semana que vem não vai ter aula mas esse não ter aula os, os profissionais tem que ir para escola, podem ir para a escola ou a orientação é que eles fiquem em casa. Hoje nós já tivemos a orientação, sabemos de alguns casos, inclusive na minha escola, que profissionais acima de 60 anos já foram afastados, tá? Então, acho que é isso. isso acho que isso você consegue responder, porque faz parte, né? E aí eu vou tentar pegar aqui as, as perguntas. Tá bom. Bem, vamos, vamos começar pelo fim. Sobre a questão dos professores aí, da, deixa eu pegar aqui que eu vou olhando Ciro. é Sobre a questão dos, dos professores e da estudar da, da aula É hora de cancelar a aula? É. É hora de cancelar a aula, de preferência, se você puder, amanhã já não leve seu filho para é a escola. Essa é a mensagem. tá É hora de suspender todas as atividades com aglomerações de pessoas, porque elas ampliam muito a capacidade de difusão do vírus e aumentam, feito eu falei, a quantidade de casos que vão acontecer simultâneos ou próximos uns dos outros. tá é, é duro isso, é duro. Mas a gente tem que saber o seguinte, vamos entender uma coisa. Nós estamos vivendo, feito eu falei, um momento ímpar da nossa história. Né? Nós temos que ter uma compreensão de que nós estamos experimentando um negócio que nunca aconteceu e que todo mundo está experimentando isso junto. Então por mais que seja um, uma coisa muito difícil ficar com né, o filho em casa quando a gente trabalha e tudo mais, todo mundo está vivendo isso. As pessoas é, de diversos é, pontos no mundo do trabalho estão tendo que ficar em casa com seus filhos. Então é um desafio que nós vamos ter que enfrentar juntos e que não tem solução fácil para ele. Não adianta a gente ficar puto, reclamar e tal. O fato é que isso é necessário para preservar a vida. Tá? porque senão a gente vai ter mortes, então não é uma situação que ela é comparável com nada que a gente tenha vivido antes. Né? Os professores vão ter que ir na escola até o final dessa semana. Depois do final dessa semana, eu tenho certeza que as aulas vão estar suspensas. Isso não vai durar 15 dias, tá gente? Isso vai durar mais de mês. É bom a gente entender isso. O período de incubação desse vírus é em média de 5 dias, mas pode chegar até 14 a gente já tem um monte de gente contaminada, então a gente vai ter novos casos pipocando, adoidado nos próximos dias. Para entender uma coisa, já respondendo uma pergunta, as pessoas estavam achando, ah, o vírus é resistente ao calor, vírus... Né? Geralmente, um vírus que é pandêmico é um vírus resistente. Ponto. Se ele chegou aqui e está se espalhando, ele é resistente ao calor. Ele pode não estar tá tão bem no calor, ter ele está no frio, mas ele funciona no calor direitinho. Tanto é que vamos fazer as contas aqui. Em, na quinta-feira nós, nós batemos 50 casos. Na, na sexta-feira nós chegamos em 100 casos, dobramos o número de casos. No domingo nós batemos 200. Nós quadruplicamos o número de casos em, quatro, em três dias e meio. E hoje nós estamos com 240 casos. Então é o seguinte, nós estamos com uma taxa de, de, de evolução do número de casos igual a dos lugares que perderam o controle que o vírus está dobrando o número de casos, a doença, a cada dois ou três dias. Dobrar o número de casos a cada dois ou três dias, vamos fazer as contas. Quem gosta de matemática, o que, é que isso significa daqui a um mês. É por isso que eu falei que nós estamos a 23 dias da situação da Itália, que tem hoje 24 mil casos e 1.500 mortes. E por isso que a gente tem que tomar as medidas desde já. O vírus é resistente ao calor e ele transmite bem no contexto brasileiro. Tá? Então... É, é isso, sobre os professores, quem tem mais de 60 anos, já existe a orientação da prefeitura, não só professores, servidores de modo geral, na Câmara de Vereadores Idem, né? vai ficar em casa, não é para ficar em casa para ir para pra praia, para praça, para nada, é ficar em casa, tá? sair estritamente estritamente para o essencial, fazer caminhada no taquaral cara... É possível, é possível fazer uma caminhada no Taquaral, num contexto que estiver vazio, pouca gente, se você não tiver nenhum sintoma respiratório, né, embora o vírus transmita ainda na fase assintomática, quando chegar é para fazer uma caminhada, não é para ficar andando de, de grupinho, de bolinho, não é para abraçar amigo amigo, não é para fazer nada. Quer circular num espaço público assim, circule num espaço público com baixa densidade de pessoas. Não dá para circular em espaço público com alta densidade de pessoas. Não dá para ir no parque no fim de semana, na hora do almoço, que está cheio de gente. Não é. É para as nossas ruas, parques, ficarem vazios. Essa é a necessidade que nós temos. Ficarem com pouca gente. O deslocamento das pessoas em espaço público tem que ser o estritamente necessário. Então, a caminhada matinal aí e tal, sinceramente, eu acho que o ideal era suspender isso. Acho que as pessoas têm que entender. O ideal é não fazer. Se é uma coisa de vida ou morte para você fazer... Tem que ter responsabilidade de, de fazer isso num contexto de baixa densidade de pessoas, né? Não, não é, é, se aproximar das pessoas para menos distâncias menores do que um metro. Eu sei que é estranho falar isso para gente que é brasileiro que está acostumado a abraçar, beijar, ficar perto, mas essas são as, as condições de etiqueta respiratória básicas que nós temos que assumir, tá? É, então, assim, eu recomendaria efetivamente evitar né, é, é, caminhadas por, por locais públicos que tenham muita gente. É, o, o governo vai contratar os médicos cubanos, né? Qual, como é que é essa história? O governo, o mundo dá voltas, né? e o governo do Jair Bolsonaro, né? um governo de inspiração fascista, que fez campanha falando que ia devolver os médicos para Cuba, né? que imediatamente, quando ganhou a eleição, provocou a desassistência a vários milhões de brasileiros, com a saída dos cubanos, que ele hostilizou tanto, mas teve 1.800 cubanos que decidiram ficar no Brasil. 1.800, que são médicos, são bastante gente, são médicos com excelente formação, e que vários deles casaram por aqui, teve gente que teve filho, teve gente que né, constituiu rede de amigos, etc. Ficaram por aqui, o que é muito compreensível. E o que o Ministério da Saúde falou é que vai chamar de volta esses médicos para que eles possam exercer a medicina e ajudar no combate à epidemia. Né? Então, é, uma, uma, é esta que é a questão. Além disso, o governo também ressuscitou outra política que ele estava destruindo, outra política petista que ele estava desconstruindo, que é o programa Mais Médicos. Né, que foi um programa que impactou sensivelmente a saúde pública brasileira, né, e que o governo do Bolsonaro também fez campanha contra, em associação ao lobby né, de setores reacionários da categoria médica, e agora o, o, foi lançado um edital para contratar mais 5 mil médicos pelo programa Mais Médicos. Médicos brasileiros formados no Brasil, né, que vão trabalhar nas unidades básicas de saúde é, é, nesse, nesse processo. Aí... Estava me perguntando sobre a questão dos leitos de UTI em Campinas, especificamente. Não, nós não temos hoje leitos de UTI suficientes para cuidar uh, uh, caso a gente tenha um crescimento dramático do número de casos. Nós não temos. Por isso, inclusive, hoje minha fala na Câmara foi, no sentido, um apelo para que o Poder Público contrate um número maior de leitos, pense em medidas emergenciais, mas o mais importante para a gente entender é que a gente precisa fazer a contenção da disseminação do vírus. É por isso que eu tô, a gente tem que bater nessa tecla. Nós não vamos ter leitos de UTI suficiente caso o vírus dissemine com todo o potencial de disseminação que ele tem. Então nós precisamos adotar medidas duras para evitar que ele se dissemine e dessa forma a gente vai ter leitos de UTI talvez suficientes para o tipo de internação que vai, vai produzir. Hoje, infelizmente, nós já temos uma paciente com Covid-19 COVID internada na PUC, uma mulher de 48 anos que esteve na Europa por vários dias, voltou, passou vários dias aqui, evoluiu negativamente e agora teve que ser internada na UTI. Vamos torcer para que ela melhore, mas a gente tende a ter muitos outros casos. né? Ah, a questão de, de... a pergunta aqui sobre quem tem que usar máscara, né? A questão da máscara é a seguinte, a indicação da máscara é para alguns grupos específicos. Primeiramente, qualquer pessoa com sintomas respiratórios, nariz escorrendo, espirros, tosse, tem que usar máscara, inclusive em casa, se for possível, com os contactantes familiares. Tá? Se tiver que sair de casa, sair de casa sim com máscara, tá? para não contaminar outras pessoas, mesmo que a gente não saiba se é coronavírus ou não, a simples possibilidade de ser, já significa que a gente tem que usar máscara. Isso é, por exemplo, parte do que eu falei, que os países asiáticos lá já, já meio que se habituaram, já virou parte da cultura local. Se você está resfriado, você sai de casa de máscara. Eu, em 2018, eu passei um mês lá em, na China, em Pequim, em outras cidades da China, e era interessante, você entrava no metrô, todo mundo sem máscara, mas de vez em quando tinha uma pessoa ou outra com máscara, a gente perguntou o que, que é. Não, é que ela está resfriada. Então, ela está cuidando do bem-estar coletivo. Primeira coisa é isso, é quem está... Uh, uh, com, com sintoma respiratório. Outro grupo que tem que usar, profissionais de saúde fazendo atendimento para a população geral. Imprescindível usar máscara para se proteger. Embora a máscara seja mais efetiva para proteger os outros do que para a gente se proteger, ela também cumpre um papel protegendo a nós de gotículas, né, de sprays e tudo mais, então, esses são os grupos que têm que usar máscara é, com certeza absoluta. É claro, quem já tem Covid confirmado tem que usar máscara quando estiver no isolamento, que vai ficar, é feito em casa e tudo mais. Né? Mas as pessoas que estão saudáveis na rua não precisam necessariamente usar máscara. Se quiser usar máscara, não vejo problema, mas de certa forma é um certo desperdício, porque não é uma coisa que tem uma indicação é, clínica muito forte. tá? Então, tá faltando máscara, é melhor não usar máscara, não desperdiçar máscara, que você pode precisar depois de forma mais precisa, né? Não sei se teve alguma coisa aqui que eu deixei de responder, Guida. Não, mas se deixar, eu te tá? Mas eu acho que essas seriam as, as questões é. iniciais, aí. Eu acho que Agora você vai ter uma... vamos lá, que a gente estou doido para responder o máximo de perguntas aí. É que a gente vai tentar, gente. Olha, eu já peço desculpa porque só que tá bombando, tem você está sendo visto internacionalmente, tem pessoas aqui de Portugal, tem pessoas aqui da Itália, enfim. Olha, vou tentar filtrar algumas perguntas aqui, tá, gente? Vamos devagar. Tenha muita. Vários. Ó, muita gente aqui, não vou conseguir lembrar já, de todo mundo, tá? Quando você vai escolhendo. Vamos lá. Ó, é, a Lígia fala o seguinte: vou começar pelas mais fáceis aqui. Tem uma viagem marcada é, para um parque nessa quinta-feira em Fortaleza. Existe alguns, algum risco em, em parques aquáticos? <risos> Vamos, aí, outra, outra questão. É... E como evitar esse colapso no sistema? Conter essa curva exponencial do corona? Acho que isso você já falou um pouco, né? Uhum. A Wanda fala o seguinte: Pedro Tourinho, boa noite. Medidas sanitárias, tudo bem, até para até depois do vírus, né? Assim, acho que até depois desse período né? difícil aí. Mas como avançar contra a PEC e também as políticas públicas? É, como avaliar o perigo que a insensatez do presidente pode causar e também, na, e também das manifestações? Né? Aí a Rosimar fala assim. A, a Cris Cardoso fala assim: muito bom, quarentena voluntária, para quem pode, né? Bom, enfim. Pra quem isso, pode, quem não pode, é. tem que se cuidar e trabalhar, Exatamente. E cuidando, mas eu posso falar disso, é bom falar. Tá. Deixa eu dar umas respondidas já, senão eu vou me perder. Pode tá bom, ser? pode. Então vamos lá. Vamos começar conversando com a Cris. Cris, é isso aí, quarentena voluntária é para quem pode mesmo. Né? É, todas as pessoas que podem, tem quem assumir a quarentena voluntária. Né? A ideia é, se o seu trabalho é um trabalho que pode ser realizado em casa, você não deve ir ao escritório, você tem que convencer a sua empresa a não te obrigar a ir para o escritório à toa, porque não faz sentido nenhum você se deslocar ter alto risco de exposição e de contaminação de terceiros, né? mas a gente sabe que tem um monte de ocupações que não tem essa possibilidade. Então, as pessoas que vão ter que continuar pegando ônibus, vão ter que pegar ônibus com muita atenção, vão ter que evitar ficar tudo empilhado um no outro, às vezes é melhor deixar o um ônibus passar. Né? A gente tem pedido para as empresas mudarem os seus horários de trabalho, os empregadores para desafogar os horários de pico. Isso é uma das medidas que o poder público está tomando, o próprio prefeito municipal falou disso, para tentar diluir os horários de circulação de pessoas. É uma medida que a gente sabe que, com o sistema de transporte público é, sucateado, que nós temos em cidades, nas cidades brasileiras, né, geridos por oligopólios, por, é, é, muitas vezes, grupos é, que estão muito envolvidos ali com as administrações municipais e tudo mais, é difícil a gente ver isso acontecer desse jeito, mas esse é o esforço que nós precisamos ver. Em países como a China e outros países europeus, nós vimos, inclusive, um cuidado muito grande a gente está é, é preocupado e pedindo para o prefeito municipal para que institua uma coisa parecida com o risco de contaminação por contato nessas nessas é, nesses ônibus em, em vagões etc né? o que que eles faziam eles então várias vezes por dia paravam esses vagões essas, essa, esses ônibus higienizavam todas as superfícies de contato com um antisséptico que matava o vírus e devolviam o ônibus para funcionamento. Isso é muito eficaz, isso ajuda. Né, esses países todos que pararam, né, uma parte deles, as pessoas mantiveram suas atividades profissionais, continuaram usando transporte público, mas fizeram isso em veículos adequadamente higienizados e com medidas individuais de proteção muito cuidadosamente tomadas. Inclusive, eu acho assim, né tá aí uma situação em que às vezes usar máscara é uma boa ideia, quando você não consegue fugir de um ônibus lotado. Né? Então, assim, se tiver uma condição de usar uma máscara, usa, não tem problema nenhum, vai ajudar e Usar álcool gel na mão, ou lavar a mão com água e sabão, evitar de levar a mão no nariz, boca e, e olho, né, para não, não pegar e não transmitir o vírus para as mucosas e tudo mais. Né. Essa, essa pergunta da Cris é muito importante responder bem, porque ela é uma pergunta da realidade das pessoas e ela é uma pergunta que tem que ser bem respondida, Cris. Nós não temos solução perfeita para isso, mas esse é o melhor que nós temos para resolver. Espera é, aí é que teve mais perguntas. Você já respondeu? Tem Já. um monte aqui, eu preciso fazer tá, Mas teve uma primeira eu que você passei. perguntou, que foi legal. Qual? Da... Peraí. A da Wanda, que ela falou do... Não, da PEC, né, que a Wanda falou, é o seguinte... Da PEC e da insensatez do presidente. É, eu acho o seguinte, né, de novo, assim, a insensatez do presidente, essa, essa gripe no Brasil, futuramente, vai ser chamada de gripe Bolsonaro, né, porque ele... Nesses, nesses atos de ontem, por exemplo, ele já pode ter promovido uma forte disseminação que vai contaminar coletivamente o povo brasileiro numa quantidade incalculável. Né? Isso é, certamente vai para o prêmio das ações mais estúpidas já tomadas por um governante na história do Brasil, e nós não podemos deixar de responsabilizar essa figura horrorosa por causa disso. É, a, a questão da PEC é o seguinte, pessoal, nós temos que ter clareza, nós, cabe a nós falarmos disso, porque, infelizmente, o Rodrigo Maia não vai falar disso, o Bolsonaro não vai falar disso, então, nós temos que bater nisso o tempo todo, falar que essa PEC está matando as pessoas, para que o trabalhador, a trabalhadora que usa o SUS e não entende como é que o SUS é financiado, compreenda que existe uma política estabelecida e sustentada pelo governo federal que está matando a família dele, que está matando é, o trabalhador e a trabalhadora que usa o sistema. Né? Mas a tarefa de falar disso é nossa, então nós temos que colar a discussão da PEC, da EC95, com a, a questão do coronavírus. Teve uma antes da Wanda, que foi muito boa também, que foi... Ah, da viagem, ah, viagem de Fortaleza. É, é, parque aquático. Companheira, é o seguinte: então, parque aquático, é. hidroginástica, isso tudo é. chegou hoje. Vamos lá, primeiro eu quero falar com a companheira que está indo para Fortaleza. Companheira, você não vai para Fortaleza, você não pode ir para Fortaleza. As viagens, as viagens, as viagens nacionais e internacionais, elas não estão proibidas, mas elas estão contraindicadas. Eu sei que é duro cancelar as nossas férias, a nossa diversão, o nosso lazer mas você não quer ir para dentro de um avião, que você vai ficar três horas, eu não sei se você mora em São Paulo, mas se for para São Paulo, são três horas de, de, de trânsito dentro do avião, que é um lugar que é o seguinte, o avião, pessoal, é, é, assim como qualquer lugar fechado, a capacidade de contaminação pelo aerosol do vírus, ela aumenta em muitas vezes, porque não é um lugar que tem circulação de ar. Então, a pessoa tosse... Pô, o vírus vai para o ar e ele se espalha, ele fica ali planando pelo ar e vai sendo aspirado pelas pessoas. Então, aeroportos, que são lugares lotados de gente, e aviões, assim como ônibus fechados, sem janela aberta, são contraindicados nesse momento e, é, a não ser que a senhora realmente tenha uma vontade inacreditável de se expor a esse risco né, e se colocar nessa situação perigosa de estar uh, uh, num avião, eu recomendo que a senhora cancele a sua viagem. Hidroginástica, parque aquático. O parque aquático, se tiver muita gente aglomerada, é um lugar de risco, ponto. Porque as superfícies vão estar contaminadas. Né? Ah, a piscina, não, porque tem cloro e tudo mais. Isso mata o vírus. Agora, as cadeiras, né? os, os balcões, esses espaços vão estar todos contaminados. Então, você vai lá e vai voltar com o coronavírus. Não é legal. Né? Hidroginástica, espaços coletivos dentro d'água, é, se a gente mantiver... A, as normas de etiqueta respiratória, uma distância razoável das pessoas, né, uma distância física, entendendo que essa distância tem que ser mantida rigorosamente, se sintomáticos respiratórios não forem e tudo mais, diminui a chance, então não precisa parar de fazer hidroginástica. Então, tá? a... a água não é, não é meio, a água não é, a água não é um meio, a água da piscina não é um meio tão importante. Tá? É, agora, também é isso. Se é uma atividade coletiva que tem gente demais, as superfícies vão estar contaminadas, a borda da piscina vai estar, né? a, a, a, a, lugar de, a escadinha vai estar. Então tem que. Isso. No ferro dura quatro dias o vírus. Tá? Em superfícies plásticas, o vírus tem demonstrado que ele dura até nove dias. Então são nove dias que você vai ter uma superfície contaminada. Então, gente, por isso que a gente está falando que o isolamento é a melhor solução nesse momento. Não vai matar ninguém ficar um mês sem hidroginástica. Tá? É, pelo contrário vai salvar vidas ficar um mês sem hidroginástica se a gente puder assumir esse tipo de medida ok Pedro sinto muito mas vamos embora <risos> gente olha ó tá tendo uma briga aqui é, entre um companheiro que é italiano que diz o seguinte ó é, ele, bom ele escreveu me perguntou mas acho que ele está perguntando né te pergunto uma coisa sinceramente estou vendo um avanço bem menos rápido que na Itália é, por exemplo, eu lembro que na Itália, de 95 pessoas contaminadas, deve ser, passou no dia seguinte para 250. Uhum. É, além de ser muito bom isso, é causalidade ou, na sua opinião, tem outros motivos? Acho que deve ser isso. Campinas, quantos tem? Aí... É ele, ele mesmo, né, o, o, Ray, o é, Raimundo, fala assim: ó, garanto com infinita dificuldade, mas foi garantido. É que ele escreve um pouco, acho que tem, né? Uhum. É, foi garantido o melhor tratamento para cada paciente na medida em que o paciente precisava. Uhum. O Instituto Superior de Saúde Italiano desmentiu categoricamente que foi, que foi atuado aquele que na Itália é chamado de protocolo de guerra. É, curar quem tem mais perspectiva de vida. Então, eles, que, acho que eles negaram. Aí, só, deixa eu só acompanhar, deixa eu só aproveitar. Aí o João Evaristo vai, contrapõe o Rai e fala o seguinte, ó, aconteceu quase duas mil mortes na Itália. Né? É, aí tem um companheiro aqui que está acompanhando também, que é de Portugal, que fala assim, em Portugal... O Conselho do Estado vai reunir quarta-feira para, para o presidente da República decidir se vai declarar o estado de emergência com eventual obrigatoriedade de quarentena. Eu vou voltar, só mais uma pergunta, para poder é, a gente garantir aqui que eu consiga fazer pelo menos mais um bloco. Olha Aí a Carminha faz a seguinte questão. Como você avalia o isolamento em famílias de classes populares que moram em grande número em casas em condições insalubres, em que muitas dessas crianças fazem uma única refeição por dia na escola? Como combinar a prevenção sem intensificar o problema social, fome e de... destruição? desnutrição e etc. Marque, é muita o nosso pessoal daí. é bacana. Primeiro assim, né, é mandar um beijão para a Carminha. Carminha, Olá. isso aí é, é a pergunta central, né, como é que a gente mitiga as consequências sociais e econômicas de medidas tão drásticas feito isolamento. Tem milhões de crianças no Brasil que tem a principal refeição do dia na escola, a gente sabe disso. Então tirar essas crianças da escola é uma violência contra os direitos dessas crianças, né, uma violência que está sendo provocada por uma catástrofe sanitária. Então, é por isso, de novo, que é muito importante que a gente consiga conter a progressão das, dos quadros desse vírus aqui no Brasil. É possível que isso aconteça? É possível. Né? É, nós necessariamente vamos viver a situação da Itália ou a da China? Não, não necessariamente. Se a gente adotar as medidas de forma rigorosa, pode ser que a gente saia dessa melhor do que eles saíram. Né? Mas se a gente não adotar, provavelmente a gente não vai é, sair, não tem fórmula mágica ou solução mágica que vai isentar a gente dessas consequências. Então, é, o que tem se discutido, por exemplo, na Espanha, é, já está já estabelecido que justamente para essas famílias que têm essa, essa questão da utilização da merenda escolar como principal refeição do dia, o governo vai oferecer um valor que essa, a mais para essas famílias, para que essas famílias possam adquirir alimentos em quantidade suficiente para nutrir essas crianças em casa. Né? A questão da precariedade da habitação para várias famílias e tudo mais, é um problema difícil. Agora, essas famílias coabitam de qualquer maneira, no período em que elas não estão na escola, elas já coabitam em contextos é, precários e vulneráveis, né? E a gente precisa pensar na perspectiva de enfrentamento, justamente, desse contexto de moradia precária. E, e isso é um problema que não dá para resolver agora, durante a, a epidemia. Agora, certamente, é melhor que essas pessoas fiquem... Em, em, em um contexto é, mais recluso do que que elas estejam é, nos grandes pontos de difusão de, de, de, de quadros é, virais, feito é o caso das escolas, embora não seja ideal. Na China teve algumas situações que foram muito interessantes, mas essa é uma realidade difícil de reproduzir no Brasil, em que as pessoas eram testadas sistematicamente, né, o tempo todo elas eram testadas, tinha sintomas, era testado, era testado. Na verdade, a China, vale dizer, já estabeleceu, desde a época da sars em 2003, um negócio chamado clínicas de febre, que são clínicas que as pessoas vão quando elas estão com síndromes febris e síndromes gripais, que nem são os hospitais normais, são clínicas já especializadas em manejo de potenciais quadros respiratórios graves. É o que eu falei, esses países que passaram por isso, tem uma cultura já de enfrentamento dessas, desses quadros, diferente da nossa, nós estamos passando por um choque, cultural muito grande nesse processo porque não é da nossa cultura enfrentar esse tipo de coisa lá então em alguns lugares a quarentena era feita assim dava fazia a testagem mas relação dava positivo para o Sars-CoV-2 a pessoa ia para um hotel ela não ia para casa dela ela não era internada em casa porque houve de fato agrupamentos grandes de uh, uh, casos uh, de covid em núcleos familiares. Isso é difícil de evitar a contaminação do núcleo familiar quando a gente fica em, do, em, em, em quarentena domiciliar. Porém, da mesma forma, é mais difícil ainda evitar a contaminação quando a gente está num convívio social. É, é, é, sem limites. Então, essas medidas de mitigação da pobreza, essa questão da quarentena, são desafios para a gente, do campo progressista, pautar intensamente e exigir que os, que os governantes é, operem nesse sentido. Aqui, junto ao prefeito municipal, é exatamente essa linha que a gente está adotando: né? é, essa linha de pensar e tentar estruturar medidas que permitam que a prefeitura assuma é, de forma solidária e cobre do governo estadual e do governo federal também a assunção da tarefa de mitigação de todos os impactos disso, né? com o grau, por exemplo, de informalidade que nós temos hoje no Brasil, qual vai ser o tamanho do prejuízo para os milhares de trabalhadores informais autônomos que se não trabalharem não tem dinheiro, não tem nada, não vão ter nenhum real para viver, para comer. Né? Isso é um problemaço que nós temos que enfrentar também, mas que não tem solução é, posta ainda e o que nós não queremos também é que essas pessoas é, morram. Né? É, para o pro, é, é, companheiro italiano aí... né? Ah, muito muito importante que a Itália esteja oferecendo o melhor tratamento possível né a gente está em contato com profissionais de saúde na Itália que estão passando por um contexto arrasador de muita angústia estão vivendo um contexto de crise de oferta de cuidado que nunca foi experimentado por eles previamente. Né? Eu tenho conversado, inclusive, com alguns profissionais médicos, me contando de escolhas duríssimas que têm sido feitas, né? realmente, pela, pela, pela falta de equipamentos e de, e de leitos, às vezes, para cuidar de todo mundo. É um desafio né? que a Itália, que tem um sistema de saúde muito bem financiado, estruturado e tudo mais, certamente está tendo que enfrentar. Eu estou torcendo muito para que a Itália consiga superar isso e dê conta. É o que a gente pode fazer né? e que isso fique também de... de, de Lembrança para o povo italiano, vale dizer que eu sou cidadão italiano também, então é, eu, eu voto, participo da vida pública na Itália, aí, de alguma forma, é, que, que as pessoas optem e rejeitem né, as medidas de austeridade que têm sido é, é, propostas e promovidas por sucessivos governos na Itália nos últimos anos, que uh, certamente... É, é, enfraqueceram o serviço sanitário nacional, que sempre foi um sistema de saúde que foi motivo de muito orgulho né, para o povo italiano e motivo de orgulho para quem é sanitarista como eu, e que está sendo sucateado, especialmente depois da era Berlusconi, sucateado de forma muito intensiva né? e a gente precisa voltar a compreender esse sistema como um patrimônio nacional do povo italiano e que tem que ser mais é, bem gerido e fortalecido. né? Então fica esse recado aí para o colega italiano. né? Tem mais alguma questão? Vamos lá. Não, tem milhões. Vamos lá. Gente, assim, está... Está meio impossível aqui administrar. Eu, vou, eu estou apanhando aqui. tá Vamos lá. Ó, a Fabiana Gonçalves fala o seguinte. Nas escolas do Estado, professores foram, foram dispensados a partir da semana que vem, mas funcionários como agentes de organização escolar e terceirizados não foram dispensados. Mesmo com a redução grande de pessoas na escola, essa situação nos coloca em risco. Nós que temos é, pessoas de alto risco em casa, como maiores de 60 anos, pai, mãe, avô, enfim, é, podemos é, ser risco para eles. Tem muita questão aqui, Pedro, que fala do pessoal que, que trabalha, ou do profissional liberal, ou, ou do autônomo, ou do pessoal que, que trabalha por aplicativo. Né? Então Isso daí eu, eu aproveito né, mais uma vez para falar que isso é, essa condição que a gente vive hoje, Inclusive, é um reflexo do que foi a luta contra a reforma da Previdência. né? Porque esse trabalhador, certamente, a gente está vivendo numa condição hoje social de verdadeiro desmonte das políticas públicas, né, dos direitos, né? dos nossos direitos, é, onde muitos que estão trabalhando hoje em Uber 99 são pessoas que perderam o emprego, perderam seus empregos aí por conta da política né, ultraliberal do governo Bolsonaro, e agora como que essas pessoas poderão fazer o isolamento se elas precisam trabalhar. Então fica essa, essa questão também né, desses profissionais. Tem uma outra questão aí, para aproveitar, da Andrea, que fala é, sobre se a se mulher que está... Que acima de 46 anos, que tem aquela questão da perda hormonal, enfim, se ela, fica um, mais, se ela fica um pouco mais é, não vulnerável, não né? não enfim. Então tá, vai lá. É, de novo, vamos lembrar só quais foram aí. Eu até vi algumas, vou vale dizer que eu estava olhando as perguntas, vi uma da, da Carol Cavaza, querida, perguntando assim, se tem alguma chance do vírus é, flopar aqui no Brasil, de dar errado, né, do vírus não avançar. Carol, tem, tem. Mas tudo indica que não, entendeu? A gente está evoluindo, né? Até o, o italiano, o amigo Rai falou que achava que a evolução estava é, mais lenta aqui no Brasil do que na Itália. Na verdade, está parecida, não precisa ser idêntica a curva, mas é uma curva com um crescimento exponencial bem parecido. E, e aí, Carol, quando a gente vê essa curva com um crescimento exponencial, tudo indica que o vírus tem capacidade sim de se reproduzir aqui. Né? É, e isso é um problemão. Para a turma dos autônomos, né, da, do pessoal que é, que é profissional liberal, é isso, gente. Nós temos que entender que o. Ou oh, essa categoria se organiza como classe, se compreende como trabalhador e vem fazer luta social para ter direito social e entende que não existe essa de empreendedor é individual e tudo mais. Né? Na verdade, a gente que está nesse contexto está vivendo nesse contexto, porque são as ofertas que estão disponíveis. Né? São as ofertas que a gente tem para trabalhar. É como o mercado de trabalho está contratando hoje, mas isso não quer dizer que seja o tipo de, de vínculo e de proteção que a gente quer. Né? Porque efetivamente, essas empresas de aplicativos não vão oferecer nenhuma proteção para quem não trabalhar. E aí não tem uma resposta simples. O que fazer? Então é trabalhar? Olha, honestamente, sim, é trabalhar, sabendo que vai estar exposto. E quando adoecer, não vai ter uma, uma licença. Inclusive, eu sou, o, eu sou o, primeiro autor, o autor do primeiro projeto de lei do Brasil, né, proposto por um vereador é, na Câmara Municipal de Campinas, que tenta estabelecer é, algumas garantias e proteções sociais aos trabalhadores de aplicativo. A gente quer que tenha seguro em caso de acidente, né? a gente quer que tenha é, é, contribuição para o INSS, para o trabalhador que está no aplicativo, tudo isso está no projeto de lei que eu protocolei, que depois, inclusive, foi é, reproduzido por figuras como Eduardo Suplicy, a gente mandou esse projeto para mais de 50 câmaras municipais do Brasil afora, né? tem o maior orgulho desse projeto, o deputado federal Alexandre Padilha protocolou um projeto similar em Brasília, né? e essa é uma luta que nós temos que fazer né? para que a gente tenha algumas garantias de direitos, enquanto a gente não tem o que nos resta fazer é, feito, eu falei com a companheira mais cedo que tem que trabalhar e tudo mais, é se proteger individualmente no contexto de trabalho. É isso que nos, nos, é, nos cabe fazer. Teve mais uma pergunta? Hum, teve muito. Não, uma da que, que foi feito. sobre a Lei 13.919, isso, Lei 2020, agora, da portaria, que fala sobre as faltas justificadas. Pela POS, você fez alguma coisa também? Acho que ele fez um comentário, mas, Ah, tem a pergunta da Fabi, né? A Fabi, querida ah, Fabi cara, Gonçalves. Né? muito bom a Fabi aí acompanhando aí o CCV. É, é, é, é Fabi é o seguinte querida é, sim quem é terceira é, é primeiro é uma decisão incompreensivelmente absurda, é a cara do João Dori da, e do, desse governo horroroso dele, né? ah, você ter uma política que afasta os servidores ah, de carreira, mas mantém os terceirizados nas escolas. Isso não tem nenhum sentido, né? as escolas vão estar fechadas, então não devia ter trabalhador nenhum lá. Sim, as pessoas que estarão nas escolas, mesmo com pouca gente, estarão expostas a risco maior, né? porque vão, primeiro, estar num ambiente que é potencialmente contaminado, né? Segundo, que vão ter que se deslocar para o trabalho, vão aumentar os picos ah, ah, de gente dentro dos ônibus, vão estar expostas a mais contaminação. O ideal é que essa medida seja revogada e que os terceirizados recebam o mesmo tra tratamento que os demais trabalhadores e trabalhadoras. Tá? Aqui na cidade de Campinas, vale dizer, isso hoje foi perguntado categoricamente para o presidente da Câmara, por exemplo, e está determinado que os, os terceirizados que trabalham na Câmara terão exatamente as mesmas é, é, prerrogativas, que os trabalhadores uh, que são trabalhadores de carreira. Tá? Então, é, é um absurdo, vale fazer aqui uma denúncia, inclusive, tá? o governo João Dória, é, com o, o, o gestor do comitê de crise para o coronavírus do estado de São Paulo, que é o, o Davi Uip, né, que foi secretário de saúde de governos tucanos já e tal, propuseram uma medida absolutamente inadmissível, que é só fazer a testagem laboratorial, ...para confirmação laboratorial de casos de coronavírus em pacientes com quadros graves que venham a ser internados. Eles falaram que isso é para economizar dinheiro porque cada teste custa 100 reais. É uma violência, um absurdo e na, na real isso é lobby para que a galera vá fazer o teste em laboratório particular. Entendeu? Porque quem está com suspeita de coronavírus e caso leve ou moderado, não vai ficar em casa sem saber o que, tá, o que tem esperando para ver se vai morrer ou se não vai. Vai correndo no laboratório particular. Esses caras são sempre né, gente que, que trabalha nessa lógica. Né? Sempre que puder favorecer os amigos, esses caras favorecem em detrimento é, do, do, do, do, da coisa pública. Então, hoje eu e o deputado federal Alexandre Padilha entramos juntos com um, um, uma, uma peça junto ao Ministério Público, né, a área da saúde do Ministério Público, argumentando que essa medida ela vai na contramão de tudo que a Organização Mundial da Saúde está é, pedindo. A Organização Mundial da Saúde estabelece que a testagem em massa da população para detecção rápida dos casos positivos e o subsequente isolamento preciso das pessoas que têm é, o vírus é, é uma, uma pedra fundamental da estratégia de contenção. E aí o que a gente vê é o governo do Estado querendo economizar. A gente fez as contas. né? Vamos supor que a gente tenha que fazer... É, é, um milhão de, de, de, de testes no Estado de São Paulo. Se a gente está falando de 100 reais, vai fazer um milhão, vai cair para 70. Nós estamos falando de 70 milhões de reais. Gente, o orçamento do Ministério da Saúde é de 122 bilhões, 123 bilhões de reais. A Secretaria Estadual de Saúde tem um orçamento de dezenas de bilhões de reais. 70 bilhões de reais, se o João Dória quiser viabilizar isso para financiar... Testagem da população do Estado de São Paulo, amanhã ele consegue passar isso, esse reordenamento dentro do orçamento estadual. É uma questão de decisão política fazer isso, que coloca em risco a vida do povo paulista e do povo brasileiro, de modo geral. Então nós entramos hoje no Ministério Público, com a peça, eu fiquei muito feliz de fazê-la junto com o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, né, e vamos ver se o Ministério Público vai ter bom senso para conter essa estupidez, essa insensatez, mais uma que os nossos governantes estão aprontando para cima da gente na hora que eles deveriam ter, né, estar à altura é, do, do que a gente está enfrentando enfrentando no Brasil. Adriana... Qual? Então faz. É. O som fica ruim? Ó, o, o Paulo Tavares Mariani fala assim, o Pedro também tem vivência no sindicalismo. A POSP ingressou com a ação na Justiça para garantir que o professorado possa se ausentar do trabalho. Essa não deve ser uma iniciativa dos sindicatos e das centrais sindicais, já que a Lei 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. no parágrafo 3º do artigo 3 determina que será considerado falta justificada ao serviço público ou atividade laboral privada, o período de ausência decorrente das medidas previstas nesse artigo. Mas aí eu acho que é para quem estiver doente. né? Não, Eu acho que é para quem tem essa, essa questão. Aí tem mais outras aqui que eu tinha mandado. Uh, o William Santos Rezende comentou assim. Oi, Pedro Torinho. Eu sou autista que trabalha no Hospital Regional de São José dos Campos como auxiliar administrativo. Você acredita que PCDs que trabalham em hospitais precisam sair do trabalho para se prevenir? Tem uma outra questão também da Margarete Reale. Minha pergunta é sobre farmácia de alto custo, pois os doentes têm baixa imunidade e não podem ficar em aglomeração e lá é muito cheio. Precisamos que os remédios sejam entregues aos doentes graves da cidade. Ah, e a Sueli perguntou assim, por que o Brasil não fechou as fronteiras ainda? Vamos vamos por partes. Primeiro, primeiro Sueli, Sueli. Não, não fechou porque nós temos um presidente genial chamado Jair Bolsonaro que acha que isso tudo que está acontecendo é uma invenção da China, uma gripe, né? Estou falando sério, assim, é, é não tem razão, não tem explicação para isso. A Argentina já fechou, a Europa inteira fechou, né? Assim, não faz sentido a gente estar tá recebendo viajantes nesse momento com risco de que pessoas tragam mais, chegue mais gente contaminada pelo vírus aqui. É lógico que nós não queremos prender os brasileiros fora do país também. Isso não é uma medida simples, né? sem consequências, mas é uma medida que está sendo tomada no mundo afora. Então, assim a gente precisa entender que isso é efetivo também. Né? É, sobre a questão das PCDs, das pessoas com deficiência, que o William perguntou. William, é, é o seguinte. Primeiro, entender que o papel que as pessoas com deficiência cumprem nos hospitais é tão importante quanto o de qualquer outro trabalhador que está nesses hospitais, né? a não ser que essa pessoa tenha um quadro é, como hipertensão, diabetes, uma doença pulmonar, uma doença cardíaca, que são é, é, quadros que aumentam, ou tenha mais do que 60 anos, né, que são quadros que aumentam muito a mortalidade, é, as pessoas com deficiência devem se proteger exatamente da mesma forma como os demais trabalhadores dos hospitais. Né? A, a Anvisa determina que quem vai estar na linha de frente use máscara, gorro na cabeça, avental impermeável, luva de procedimento e óculos de proteção né, na, no contexto de uh, atendimento hospitalar. Então, essas medidas, elas são muito importantes e elas devem ser tomadas por todo mundo, inclusive com as pessoas com deficiência. Não é necessário, na minha opinião, que haja um afastamento específico, né, uh, por exemplo, seu, que é uma pessoa totalmente saudável, que eu te conheço, e de outras pessoas tão saudáveis, feito você. Tá bom? É, teve mais uma do Mariante. Né? O Mariante falou se. É, se isso não se isso deveria ter sido feito pelo sindicalismo ou não pelo sindicato né já que a é lei é só cumprir já que a é lei o que eu acho é o seguinte é, nós feito eu falei nós estamos navegando em mares desconhecidos assim nesse momento né e a gente está enfrentando por exemplo essa, esse contexto de, de, de isolamento e quarentena é, ainda sem efetivo apoio do governo federal né vamos entender que tem um, um, um abismo aí de, de apoio a essas medidas efetivo né, porque o governo federal deveria estar garantindo, inclusive do ponto de vista de legislação, a, a, as condições para que isso pudesse ser feito sem prejuízo para as pessoas. Eu já estou antevendo, é, daqui a pouco, o governador do estado querendo descontar salário das pessoas que estão afastadas, esse tipo de medida cretina. Né, eu não duvido nada que isso vá acontecer. Mas o fato é que a, a quarentena, o, o isolamento voluntário ou não, assim que determinado, né, por exemplo, pelo fechamento das escolas e tudo mais, pelos agentes públicos, é, é, deveria, sim, estar tá incluído como falta justificada. Não tem nenhum cabimento que isso seja, é, é, não seja feito assim. Agora, eu acho legal que a PESP é, reforce essa questão e é, garanta que a lei vai ser cumprida, porque a gente sabe que se a gente permitir, é, o, esses governantes... É, que estão em vigor no Brasil no momento, vão é, passar rasteira no trabalhador, como é da natureza deles fazerem. Então, é, que a POSP fique em cima dessa questão para garantir que isso vai estar tá sendo cumprido, assim como todos os outros organismos aí que organizam trabalhadores, para garantir que a gente vai estar tá tendo esses direitos cumpridos. E, se não tiver, que a gente judicialize essa questão, que é sempre recurso de última instância, mas que a gente pode ter que lançar a mão para fazer valer o nosso direito. Tá? Teve mais alguma, luz que você perguntou? Acho que foi. Não, né? não é? Não, não. Oh, percebi que. O, aqui é da Adriana, tá? É, boa noite, Macedo. Isso percebi que, o, que os números de testes no estado de São Paulo pulam na estatística quando o hospital Albert Einstein divulga os números. Em compensação, a rede pública já informou que só irá fazer teste em casos de internação. Eu Isso. É, vejo preocupação, pois a OMS indica mapear o mais rápido para frear o COVID-19. Parece que abriu a porteira e o controle já está sem rumo. Pedro, como você avalia rico sendo mapeado e pobre, classe média, que tem convênio classe C, esperando, a, esperando cota. É, e morador de rua totalmente desassistido. Aí eu vou pegar a pergunta aqui da Margarete Morelli. Espanha está nacionalizando, deve ser nacionalizando, é, hospitais privados para atender a população. Mais da metade é, do Brasil, não, mais da metade né deve ser, enfim, é, do Brasil são privadas. Elas atendem 20% da população. É, elas devem atender pacientes do SUS como requisitar. Na França, e é também a Margarete, tá? Na França, contas de água, luz e gás não vão ser cobradas nesse período. Podemos fazer é, isso aqui no Brasil como requisitar, né? Enfim. Aí eu vou. Só mais uma só da Adriana, porque responde das duas. Outra preocupação é com as comunidades indígenas que recebem missionários. Muitas vezes estão estrangeiros e outras pessoas externas que, cir que circulam entre elas. E só para finalizar aqui, Pedro, é o seguinte, é a Andréa que fala o seguinte, que ela viu hoje a mulher que foi, que foi resultado positivo, que tem 48 anos. A pergunta dela é volta na questão hormonal. Ela quer saber se é de fato porque ela estava viajando, ou se é porque ela está nesse período de... De... É, hormonal é, é é uma questão É uma questão de interesse próprio só, só, só mais uma que continua na questão aqui ó Ah não, mas bom é, Empresas estão cobrando 400% a mais Por material de proteção Máscaras, aventais, luvas, etc Essas empresas devem é, Se ter esses materiais confiscados Elas estão lucrando com a morte Claro é, ótimas perguntas aí, vamos responder aqui a questão do climatério, que eu acho que a Guida é, perguntou, não tem evidência que mostra que as mulheres que estão no climatério têm maior risco do que uh, as mulheres que não estão. O que nós temos são evidências que mostram que as pessoas mais jovens têm evolução mais favorável do que as pessoas que são mais velhas. né? Então, por exemplo, uma mulher que eventualmente tem a menopausa precoce aos 30 e poucos anos, não quer dizer que ela vai está com risco mais alto porque ela entrou na menopausa. Tá? Ela é uma mulher jovem que tem reserva cardiopulmonar, ampla capacidade cardiopulmonar para resistir, mais do que uma pessoa que está mais velha. Tudo indica, né? eu não conheço especificamente o caso clínico da paciente de 48 anos que foi internada na PUC de Campinas. Né? Então, para falar mais disso, eu teria que conhecer o caso específico dela, saber se ela tem alguma comorbidade, algum problema de saúde prévio. Mas o que dá para dizer com tranquilidade é que ela é uma pessoa que passou vários dias na Europa que hoje é o epicentro da, da, da, da infecção. Né? Então, infelizmente, ela provavelmente contraiu o quadro lá e teve uma evolução negativa. Né? É, ainda não está claro para a ciência o porquê que algumas pessoas têm uma evolução mais negativa e outras uma, uma evolução mais positiva, mesmo que as condições sejam similares. Né? As pessoas desfrutem das mesmas condições prévias de saúde e tal. Isso é parte meio imprevisível do, do processo. A Margarete fez duas perguntas aí comparando o Brasil com países que estão aí enfrentando de maneira um pouco mais solidária essa crise. Né? O Brasil, me parece que não está sob a égide da solidariedade nesse momento. Né? O, o, não me parece que Paulo Guedes, que Jair Bolsonaro estejam muito dispostos a promover grandes ações de, de, de, de apoio às pessoas que têm coronavírus. Eu acho que isso é parte da pressão que tem que ser feita pelas, pelas organizações de trabalhadores, pelos movimentos sociais, né, para que a gente consiga sensibilizar a opinião pública e compreender que é, ou é, é hora de a gente ser solidário, ou a gente assume essas medidas juntos, ou a gente vai ver uma miséria, uma, uma sequela né, muito desigual desse vírus. A desigualdade, né, tem vários, várias reportagens, vários, várias publicações que já mostram o quanto que a desigualdade é promotora da miséria e da tristeza e da, e da, e da morte né, nesse país de diversas maneiras, e como é que isso também está acontecendo no, no, no caso do coronavírus. Né? Essa questão dessa medida que o, que o Dória está tá propondo, que a Adriana colocou, que eu já comentei aqui, que a gente entrou na, no Ministério Público né, contra essa questão, é, é, um, é um caso típico, né? as pessoas pobres vão ficar sem saber. Então, como é que você vai fazer? Você vai interditar em quarentena todo mundo que tiver quadro respiratório? E se esse quadro não for provocado pelo coronavírus, a pessoa vai ter prejuízos pessoais, vai ficar sem trabalhar, vai assustar a família, vai ficar. mesmo que ele não tenha coronavírus, porque ele não vai ser testado? Entendeu? É um absurdo. Enquanto isso, a pessoa que é rica vai lá e faz o exame, igual eu falei, até parece. Até mesmo as pessoas pobres vão se virar para arrancar dinheiro que não tem, juntar dinheiro da família para poder fazer o teste, entendeu? É um esquema muito ruim, típico de lobby mesmo, de laboratório particular e tal, para poder é, é, é, efetivamente cobrar pela saúde das pessoas. Então, são formas perversas de segregação né, por classe social, por renda, etc., e que a gente precisa fortalecer o SUS para que a gente consiga enfrentar isso. Quem tem condições de, de enfrentar isso é o SUS. Aqui em Campinas, hoje, antes de vir da, da Câmara para cá, minha fala na Câmara, num determinado momento, foi justamente para o prefeito, dizendo ao prefeito municipal que mantenha a política instituída até o momento no Sistema Único de Saúde na cidade de Campinas, de testar todo mundo. Não adote a medida perversa, mesquinha, incompreensível de escolher e de dizer que só quem está internado que vai ser testado. Está errado, igual falei, falei, né, o Tedros lá, que é o coordenador-geral da Organização Mundial de Saúde, falou hoje, o texto dele é categórico, inclusive eu coloquei o texto dele na nossa petição junto ao Ministério Público, né, que é falando que é testar, testar, testar e é isolar as pessoas que derem positivo, isso é central para o enfrentamento da epidemia. Tá. Então, só para reforçar, fica aí. É, sobre a privatização ah. dos leitos. Ok, verdade, leitos. né? Outro exemplo da, da Espanha, né? A Espanha é. decidiu nacionalizar o, o, o setor privado para garantir acesso aos leitos para todo mundo. Uma medida muito importante, né? Assim, aqui no Brasil a gente tem de fato. É mais da metade dos recursos gastos em saúde, gastos no setor privado, sendo que o setor privado cuida de mais ou menos umas 40 milhões de pessoas no Brasil, enquanto o setor público tem pouco menos da metade dos recursos de saúde e cuida de 160 e poucos milhões de habitantes. É parte da nossa incoerência social, da nossa contradição social. Né? O sistema único de saúde ele é um financiador indireto do setor privado, né? com as isenções de imposto de renda que são dadas para quem é usuário de plano de saúde. São várias as distorções. Né? E, de novo, isso é o tipo de medida que ela, ela é passível de acontecer diante de muita pressão social, de muita força, para que a gente não tenha... É, perfis distintos de, de acesso ao tratamento em saúde no país, que vão levar a perfis distintos de mortalidade também. A gente sabe né, que o risco é a gente ver o sistema único de saúde absolutamente sobrecarregado, com pessoas morrendo sem é, respirar, sem ventilador, sem tratamento adequado, enquanto em muitos contextos no setor privado as pessoas vão estar tendo acesso é, mais digno e às vezes... Não sei, talvez, provavelmente, o setor privado também vai ficar sobrecarregado. Viu? Acho que esse quadro é tão grave que, se a gente não fizer as medidas de contenção da socialização de forma muito competente desde já, o risco é que todos os leitos hospitalares do país sejam ocupados de forma violenta e que essa crise atinja todo mundo, evidentemente, de forma desigual, mas atingir todo mundo. Tem uma questão que não dá para deixar de falar. É o Adriano e o Rodrigo, que acho que fizeram. É, como. Eu, eu, ah, reforçando a dúvida do Rodrigo Cardoso, Leon. É, que medidas. Não, é, mas, assim, que medidas podemos tomar para zelar pela população carcerária? Essa é uma, uma pergunta bem difícil, né? Bem. É. Espera é, é, só um pouquinho. Ah, tá. Só que também vão ter que. Vou ter que te perguntar, porque aí é você, vereador. Pedro, moro ao lado da maior neopentecostal aqui de Campinas, e hoje ouvi de uma frequentadora que foi dito lá, é momento de testar a fé. O que fazer com este grupo seguidor de Edir? Teremos como aplicar alguma responsabilidade? Ele deve estar querendo dizer que elas, eles continuam fazendo os, os cultos. né? Pessoal, estão é, pedindo para o Pedro parar de torcer o, o, o cabo, mas ele não está ah, torcendo. A gente, fala, gente, desculpa, já gente, parei, já parei. Tá, porque está dando mau contato. Esse, e, gente, a gente vai tentar resolver o problema desse, desse microfone. Vamos aproveitar a quarentena e resolver isso. A gente vai ter que parar de trabalhar para resolver. tá bom? Olha, eu esqueci de responder uma pergunta sobre a farmácia de alto custo. Né? Eu lembrei agora aqui. O é, seguinte, a farmácia de alto custo é um problemão. Porque é mais uma política que está sendo sucateada do Sistema Único de Saúde, ela é de gestão estadual. Na Comissão de Saúde da Câmara, nós tentamos duas vezes fazer um debate sobre a farmácia de alto custo. Nós não tivemos resposta do governo do Estado, é um absurdo. A negativa do governo estadual, se querem responder ao nosso convite, ao nosso convite para debater a situação da farmácia de alto custo. Né? É um risco real, ou de ficar horas na fila esperando os remédios, tem que bater na porta da DRS-7, ali perto da maternidade, e cobrar que isso seja é, melhor gerido. Aí, geralmente a DRS-7 vai falar assim, ah, mas isso é gerido pela ciência farmacêutica lá em São Paulo. Não importa, isso é a responsabilidade do governo do Estado e quem representa a Secretaria Estadual de Saúde aqui em Campinas é a DRS-7. Né? É, isso não está sob a gestão municipal, Gostaria muito que tivesse, porque a gente teria mais capacidade de incidir sobre essa realidade. É, vale dizer que hoje, na Câmara de Vereadores... Né, uma das coisas que foi aventada a ser feita, a depender da situação, é a gente pensar na utilização da frota de veículos da Câmara para poder fazer, a depender uma entrega de, de, de medicamentos, alguma coisa assim, para situações e contextos em que os pacientes estejam sob alto risco. né é, Isso está em discussão, não posso falar em nome da Câmara toda, isso está em discussão com o presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, mas é uma discussão que a gente está considerando, né que é utilizar os recursos dos quais a Câmara dispõe para melhorar e ajudar a, a situação da, da cidade de Campinas, né? Hoje já foi destinado 6 milhões 800 mil reais do orçamento da Câmara Municipal para compra de equipamentos de proteção individual é, pela prefeitura para os usuários do Termonico de Saúde de Campinas. Então, são algumas das medidas é, que estão sendo, então, se tá se tentando tomar nesse momento. Sobre a população carcerária, pessoal, é um drama, uma, uma tragédia anunciada o que nós estamos vendo, porque a gente já todo mundo que conhece o contexto da, da população carcerária no Brasil sabe no estado de São Paulo sabe que o acesso à saúde dessa população é muito precário, né? A gente tem uma alta prevalência de várias doenças que seriam doenças evitáveis e tratáveis se a gente tivesse um sistema de saúde da população carcerária de fato, preocupado com a preservação da vida dessas pessoas, e eu estou muito preocupado com isso. Como fazer para resolver isso, pessoal? Eu não sei como fazer para resolver isso. É uma situação dramática, nós precisávamos pressionar para que fossem contratados profissionais, como fossem oferecidos é, é, equipamentos de proteção individual para os detentos, para que tivesse uma quantidade de detentos por célula que fosse mais razoável, porque também a sobrelotação dos presídios faz com que o contato das pessoas seja permanentemente um contato íntimo, não por acaso as taxas de tuberculose, por exemplo, né, nos presídios é, brasileiros, figuram entre as mais altas do mundo. É né, muito comum a gente, eu já atendi várias pessoas que são ex-detentas que saíram da prisão com tuberculose. Então, é uma situação muito dramática de desrespeito sistemático aos direitos humanos mais básicos né, que a gente vive no contexto carcerário e não sei como é que a gente é, enfrenta isso com esses governantes feitos tucanos aí na gestão do Estado, né, é muito difícil, o que não quer dizer que a gente não tenha que lutar, enfrentar isso e mobilizar todas as organizações de direitos humanos, todas as organizações populares aí para que isso seja observado também, tá? é o que eu diria sobre isso. É, não lembro se teve mais alguma aí que foi... Eu acho que não, acho que você conseguiu... Ah, da, das igrejas? Ah, das igrejas. Então, é, eu achei horroroso ver o vídeo que eu vi do, do, do Bispo Edir Macedo falando que coronavírus era coisa de satanás e que era hora de testar. Acho uma irresponsabilidade monstruosa desse homem com os milhões de pessoas que acreditam na fé que ele que ele professa. né? Acho que isso é uma situação tem como absurda. A, a gente está discutindo junto da Prefeitura que, sim, que haja algum tipo de penalidade para quem continua fazendo grandes eventos. Isso não está previsto na, na, na, nas determinações que foram baixadas pela Prefeitura, né? mas a gente tem... Uh, um comitê da Prefeitura de Enfrentamento dessa crise, que é um comitê é, que está trabalhando direto, né, e acho que isso é um tema para ser enfrentado amanhã, na reunião de amanhã, entendeu, porque a Assembleia de Deus eu sei que parou, a Nazarena eu sei que parou, a Igreja Católica eu sei que parou, né, não tem cabimento, uma igreja que tem tantos fiéis, com cultos tão cheios de gente, manter, gente, não, não é correto, isso é uma violência contra toda a municipalidade, não apenas contra os fiéis da igreja. Bom, eu estou aqui. Bom, pessoal, olha, é, eu, pelo que eu estou vendo aqui, acho que o Pedro conseguiu responder boa parte. Tem, você acha que tem alguma questão? Ele conseguiu responder boa parte. Teve muita questão... Teve muitas questões que foram repetidas, ou é, que ele acabou respondendo no bloco. Então, eu estou entendendo que ele respondeu boa parte delas. Por exemplo, o, o Rai pergunta se procede que Campinas só tem dois casos... Procede, então, melhor falar, porque talvez... Hi, procede, Campinas tem apenas dois casos confirmados, mas tem 83 sob investigação, repito, 83 sob investigação. Tá? E nós estimamos que já há transmissão comunitária, então, provavelmente, há uma subnotificação. Né? Então, é, é, é, essa é uma questão que é importante ainda, nós não estamos conseguindo notificar todo mundo, até porque ainda falta também, tem um prazo que tem, aí para ter a confirmação, o resultado desses exames todos, tá então, uh, o nosso esforço, eu acho, tem que ser para garantir que todo mundo que busca assistência à saúde seja testado. Lembrando que a orientação para as pessoas é que quem está com quadros leves não vá ao serviço de saúde para não se contaminar, não contaminar outras pessoas, né? é, é, mas que quem vai ao serviço de saúde e é testado, uh, seja... seja possa ser testado. Também tem a possibilidade, como aconteceu em vários lugares que estão preocupados de forma séria com a testagem, do sintomático ficar em casa, entrar em contato com o Serviço de Saúde e ser testado em casa. A coleta é feita em casa para a pessoa não ter que sair e é levada para o laboratório. Essa, esse, a meu ver, é o contexto ideal para que a gente possa ter uma razão ideal de é, confirmações e uh, descartes dos casos, e assim a gente conseguir monitorar, de fato, qual que é a progressão ter dados de mortalidade que sejam dados reais, compatíveis com a realidade, né, do número de casos, enfim. Acho que esse é uma, uma, um esforço que tem que ser feito pelo SUS, né, pelo menos a gente já tem aí a, a o compromisso da, da, da Secretaria Municipal que não vai parar de testar as pessoas, tá, que é muito importante. Tá. Tem um, ah, acho que você não respondeu sobre a questão dos indígenas. Que é exatamente... Nossa senhora, a questão dos indígenas, gente do céu, pelo amor de Deus. É uma situação dramática essa, porque você ter a possibilidade de exposição de populações indígenas a partir da ação de missionários ou estrangeiros, ou seja, quem for ao coronavírus, é de uma perspectiva de violência e de, vamos dizer, de perpetuação do genocídio, que foi, em grande parte, inclusive, biologicamente executado, quando a gente para para pensar a história dos, dos povos originários aqui das Américas, que foram em larga escala dizimados por, por pestes como varíola, como sarampo, né, que foram introduzidas com a chegada dos europeus, então a gente permitir que isso é, aconteça é um horror, né? essas são populações que geralmente são prioritárias nas campanhas de vacinação, o coronavírus ainda não tem vacina, então é muito importante que as, as entidades que, que zelam pela proteção da saúde indígena e pela preservação e proteção né, das culturas tradicionais, aí, protejam e não permitam, protejam os indígenas e não permitam que isso aconteça. Né? É, enfim, a gente, inclusive, tem um continente grande de, de, de povos indígenas é, hoje aqui na cidade de Campinas, que são estudantes da Unicamp, né, uma quantidade grande de estudantes. A gente é, fez um debate aqui, ano passado, na Câmara, nosso mandato, é, falando justamente do vestibular indígena como um avanço importante do ponto de vista do acesso à universidade é, é, pública, pelos povos indígenas brasileiros, né? e inclusive tem uma perspectiva de fazer um debate sobre políticas municipais para atenção à saúde indígena no município de Campinas, posto que essa população hoje já está chegando perto de 500 pessoas, porque as pessoas vêm com suas famílias aqui, né? e, e existem aspectos da, da, das necessidades de saúde indígena que são específicos e têm que ser acolhidos e compreendidos pela rede de saúde de Campinas. Enfim, acho que é isso. Oh, vou eh, fazer só mais do dois comentários aqui, dois outros, eu falo dois, mas aparece. O Leon falou que já começaram as fugas e rebeliões aqui na região. Aí ele passou um link aqui, dizendo que está tendo essas fugas e diz ele que está sendo motivado pelo, pelo coronavírus, o, o desespero. Né? A Margarete Morelli fala assim: ó, empresas estão aumentando novamente, mas eu, eu, vou, eu vou repetir. Não, eu vou repetir. Eu vou repetir, pra, mas porque ela. ela Modifico um pouquinho aqui Ó, Empresas estão aumentando 400% Isso mesmo, 400% Os materiais de proteção, máscara, luvas, aventais é, Compras Da PM Campinas Deve ser da PMC, né? Da PMC Campinas Vocês da Câmara estão do, é, doando E essas empresas Criminosas né, é, Vão ficar com esse valor todo Então, tipo assim, vocês vão estar fazendo essa né? E... Tá, eu vou ter que... ó, Aqui, ó a quarentena voluntária. Por exemplo, comecei hoje, daí chega uma filha daqui uma semana, de outra cidade, para fazer quarentena comigo. Como eu devo agir com ela, já que, estou, já, já que andou de ônibus em outros lugares e veio aqui uma semana depois, como agir corretamente? Oh, pessoal, o que a gente está chamando então dessa quarentena voluntária, né, que é ficar mais em casa e tudo mais, é, não implica na gente ter uma restrição completa de contato com as pessoas que estão nas nossas casas se a gente não tiver sintomas. Os sintomáticos respiratórios, esses sim, precisam é, vestir máscara dentro de casa, a gente deve evitar o contato com as pessoas de forma muito intensa, manter o contato apenas estritamente necessário, manter os ambientes com boa circulação de ar, para tentar evitar que os sintomáticos respiratórios contaminem os que ainda estão saudáveis dentro do domicílio. Mas, para quem está né, nesse contexto de quarentena voluntária, acho que é legal colocar assim, né, esse isolamento voluntário, ele não tem prazo para acabar. Tá? Não tem prazo para acabar. O prazo para acabar é quando a epidemia estiver contida. É uma situação muito angustiante mesmo. Né? Mas é, existe um problema que é o seguinte, né, você pode ter uma perspectiva de você ter uma curva, ...de crescimento, aí você institui as medidas de contenção, né? aí a curva começa a ficar mais plana, depois ela começa a descer, que é o que aconteceu na China... ...mas aí você afrocha as medidas de contenção de novo, aí a, cruz, a curva começa a subir de novo. Né? A gente tem uma experiência muito interessante, é, histórica nesse sentido que foi a experiência da gripe espanhola em 1918. A gente é. teve uh, cidades, teve todos esses tipos de experiências, cidades que propuseram precocemente eh, as medidas de contenção. Agora mesmo, na Itália, estava né, uma comparação entre Lodi e Bergamo, que são duas cidades, uma estabeleceu mais precocemente a... a a, a, a quarentena, e a outra demorou mais, um prazo de uns 10 ou 12 dias a mais, ou 15 dias a mais, para estabelecer a quarentena. É impressionante como é que a, a quantidade de casos em Lodge é bem menor do que em Bergamo, sabe Então, é, é muito eficaz. Mas aí o problema que nós vimos, por exemplo, no caso da gripe espanhola, foram que cidades que interromperam precocemente as medidas, quando a curva começou a cair, tiveram um pico, um novo pico. E aí, inclusive, o pico foi, às vezes, até pior. Então, é... Nós temos que ter, feito eu falei no começo, a compreensão de que nós estamos enfrentando uma situação sem precedentes na nossa história, nas nossas vidas. Ela vai exigir da gente uma resistência sem precedentes tá para enfrentar isso. Ela vai exigir da gente uma disciplina, um compromisso com a vida sem precedentes. E nós vamos ter que assumir isso como uma tarefa comum, é uma, uma, uma oportunidade ímpar, inclusive, do surgimento de novos, novas sociabilidades, de novos modos de compreensão sobre o que, que são os nossos direitos, né, da produção de um outro sentido do que é comum a todos nós. Sabe? isso? O coronavírus está fazendo a gente ter que pensar em tudo isso, cara. O que, que é o bem comum? O que, que é que, de fato, são os bens comuns? O que, que é que, de fato, tem importância no, no contexto social da gente, no convívio? Né? O que, que a gente quer produzir para a sociedade que a gente está vivendo? Tudo isso, gente, são aspectos que estão sendo ponderados, eu acho, e tem que ser objeto de reflexão da gente, porque nós vamos ter que passar... Né, talvez 12, talvez 20 semanas, num contexto de restrição social. Vamos lembrar que a China, né, nós já temos lá em Hubei, nesse momento, nós já estamos falando de estar tá com aí 8 semanas, já 10 semanas de, de quarentena nesses lugares, com um impacto tremendo na vida das pessoas, e talvez a gente tenha que enfrentar isso para que as pessoas não morram. Não é para qualquer motivo, não é porque é para que as pessoas possam ficar na boa, é para que as pessoas não morram, para que as pessoas idosas, particularmente, não morram, né? para que as pessoas que têm problemas de saúde não morram. É disso que nós estamos falando, sabe? Assim, a nossa imensa torcida, feita a Carol falou, me perguntou, é para que o vírus flop no Brasil. Uhum. Que o vírus dê errado no Brasil, tomara! Tomara que a gente consiga mesmo fazer essa contenção. Agora, se isso não acontecer, nós temos que estar com isso na cabeça. É literalmente uma questão de vida e morte. Não é outra coisa que não uma questão de vida e morte. Eu conheço muitos infectologistas, eu sou sanitarista, conheço, conversei com vários sanitaristas importantes, Gastão Wagner, Gustavo Tenório, gente que trabalha com epidemiologia na Organização Pan-Americana de Saúde, no Ministério da Saúde, é unânime. É uma situação sem precedentes que vai exigir um compromisso com a vida das pessoas, uma capacidade de superação da nossa sociedade também sem precedentes. Pedro, está tendo nesse momento três rebeliões em cadeias diferentes. Está tendo Tremembé, Mongongwangwá e Miradops. As cadeias estão viradas. Guida está tá me mostrando aqui as, as tá, rebeliões é, né, nas, nas unidades prisionais. Aí. É uma tragédia, né? não, não sei. É... Enfim. É isso. Será que você conseguiu esconder tudo? Eu não sei. Vamos ver se... Bom, você falou sobre a... Ah, a questão do PROCON, você falou... Ah, é, ó, falar sobre essa questão do, da Margarete, que você levantou, Margarete, perfeito, cara, é abusivo. É, é, é de repudiar né, a natureza de, um, de uma empresa que decide aumentar em 400% o valor de um item que, que é um item para a proteção da vida das pessoas, né? de forma oportunista, achar que essa é uma hora para rachar de ganhar dinheiro. Né? E o PROCON já foi acionado é, para poder é, avaliar o caso dessas empresas. Não estou falando que o PROCON necessariamente vai se resolver, mas é a medida cabível a ser tomada nessa situação, que é uma situação absurda. Né? Eu espero que a Prefeitura consiga adquirir esses, esses equipamentos de proteção que eu estou falando a preços justos, não a preços abusivos e extorsivos. Bom, pessoal, vamos então, vamos lá. Ó, é, o que eu tenho que falar aqui agora? Primeiro, lembrar do curso, tá? Os cursos do CCV, as atividades do CCV, cursos principalmente estão suspensos, tá bom? Então, no, no próximo sábado, nós teremos um curso do Walter Pomar, que é do curso Marxismo, Teoria Política, uma coisa assim. História, teoria política. Esse curso. A decisão do, do pessoal aqui do CCV é que ele faça uma live, mas ele vai, de, é, o, o CCV vai entrar em contato com os alunos, com o pessoal que se inscreveu aqui, tá? Que participa dos cursos e vai é, disponibilizar essas aulas, tá bom? Então fiquem tranquilos e tranquilas que vocês terão esse curso, não terá prejuízo maior, né? Enfim, o Walter vai estar tá fazendo essa transmissão. E os próximos, o CCV vai estar orientando o que, o que nós vamos fazer, porque até porque a gente não sabe até que até quanto tempo nós teremos que cumprir essas medidas aí do isolamento que o Pedro aqui está falando muito bem, está frisando a todo momento que é de extrema necessidade o isolamento é uma questão de vida ou morte, tá bom? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, eu, Guida, quero agradecer a todos que atenderam o nosso pedido, a todos e a todas que atenderam o nosso pedido e que não vieram aqui no CCV participar dessa roda de conversa presencialmente. É, é, é muito ruim, mas é uma necessidade, é uma condição que nós temos hoje que, que cumprir até por tudo isso que o Pedro Tourinho falou aqui. Né? É, eu vou pedir ao Pedro que se ele, ou o pessoal, acho que ele consegue fazer isso, porque ele é bem ativo, né? ele é bem espertinho, ele é novo ainda. É, se ele conseguir entrar na página... Do do CCV e ver alguma questão que ele não respondeu porque o pessoal solicitou isso aqui eu eu fiz esse, essa proposta aqui porque é. o pessoal estava brigando aqui comigo <risos> para fazer você responder algumas perguntas mas assim eu fiz essa proposta então estou fazendo aqui para ele para você na, na presença de vocês é, que você possa responder depois as questões se caso você não respondeu alguma questão caso se, se ele respondeu todas a gente pede pro pessoal assistir porque essa live mesmo é, depois que a gente interrompe é que é transmissão, ela demora um pouquinho, mas ela é carregada na página, então depois ela vai rolar. Então, a hora que você tiver um tempinho, se você quiser rever novamente, é importante para você estar atento aqui às orientações, a, a, a todo esse, esse debate, e também para você acessar a página, caso o Pedro, é... ou se ele colocou, ou se ele acha que esqueceu de alguma coisa. É importante aparecer lá na, na página, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Tem alguma coisa aí, pessoal? Ponte Preta 2 a 0 Guarani. Ponte Preta 2 a 0 é, estavam. É, o pessoal falou que estava na live e estava com um olho no peixe, outro no gato. No peixe é o Santos, viu, gente? O meu time. Bom, pessoal, é, o Pedro vai fazer aqui umas considerações finais, tá bom? E aí depois a gente. Aí... Termina. Não, eu só quero agradecer, acho que parabenizar o CCAV por promover esse debate aqui hoje. Eu acho que nós temos uma tarefa né, de enfrentar a barragem de fake news, desinformação, o desfavor que o Jair Bolsonaro e o João Dória estão fazendo é, para o Brasil nesse momento, né a, a demonstração inequívoca da mediocridade da liderança que eles são. Né, acho que é um momento para muita gente coçar a cabeça. Eu já vi várias pessoas hoje que votaram no Jair Bolsonaro e que falaram, meu Deus, como ele pôde fazer isso? Pessoal, é isso mesmo, o Bolsonaro é isso, ele é um fascista, ele é um despreparado, um oportunista, né? E, e, e assim, não dá para achar que é cabível o que ele fez. Então, é, a gente tem que ter clareza disso tudo, né? A, feito, eu falei, o enfrentamento dessa epidemia no Brasil vai exigir de todos nós um esforço que nós não estamos habituados a fazer, uma confiança um no outro, uma aposta de que o outro vai poder também. É, se cuidar e cuidar do bem comum. É uma oportunidade para a gente fazer uma reflexão muito concreta sobre o tipo de país que nós queremos, o tipo de sociedade que a gente quer. Eu espero que é, essas medidas deem certo, que morra o mínimo de pessoas possível nessa epidemia, né, e que a gente saia dessa epidemia com uma clareza muito maior sobre a importância de termos um sistema público único de saúde que garante a saúde como um direito para as pessoas, porque nessa hora é que a gente consegue perceber o quanto isso é valioso. Guida, queridona, parabéns, valeu estamos tá? totalmente à disposição do CCV para o que deve é, para as lutas aí, somos parceiros, estamos na mesma luta, tá bom? Valeu pessoal que assistiu aí, muito legal, vi muita gente querida aí que perguntou, muitos amigos, muita gente que que compartilha desse processo dessa história de luta com a gente. Tô à disposição para continuar respondendo e vou entrar na página do CCV e ver quais perguntas eu deixei de responder, tá bom? Obrigado. E aí eu falo, obrigadão. Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui essa roda de conversa sobre coronavírus, né? com o vereador, é, médico, sanitarista Pedro Tourinho. A gente agradece a participação de todos e todas. Agradeço também, mais uma vez, quem não veio aqui assistir presencialmente. A gente sentiu muita falta de vocês, mas, é, infelizmente, é essa condição que, nos foi, que não foi imposta, né? por conta dessa conjuntura, e dessa crise. E a gente espera, na próxima... A gente vai fazer a próxima roda de conversa, né, na próxima segunda-feira, nesse mesmo formato, né, só com transmissão, tanto pela fanpage do CCV, e a gente vai ver se a possibilidade do pessoal do Socializando Saberes estarem aqui para também fazer a transmissão, ou para ficar guardado lá no site para nós, que é importante, porque tem mais é, possibilidade, facilidade de acessar também pelo site. Quem não tem... Muitas, muita gente não tem Face, enfim. Então, tem uma... outra a opção que fica no site, tá bom? Então, a gente agradece a todos e todas mais uma vez, um abraço de longe, um beijo de longe, porque a gente não pode beijar, eu adoro beijar, mas não posso beijar, né? Enfim, a gente não pode beijar, mas... É, tô... a, gente, a gente tem falado, né, o sanitarista, sobre o beijo, que é o seguinte, só beija se for pra valer, entendeu? Nada de beijinho de brincadeira, só beija se for pra valer. Eu tô, eu tô numa situação difícil, então. Né, né amiga? Nós estamos numa situação difícil, então. É... Não tem, mudança. Não tem mudança Bom, vamos lá é, Brincadeiras à parte né? Enfim, pessoal, é, é, é importante isso A gente está brincando, mas é importante Então a gente agradece a todos e todos. Vamos à luta, vamos cobrar A revogação da Emenda Constitucional 95 né? Como o Pedro falou É uma PEC que não é mais pec, né? A gente ainda chama de pec, mas é uma emenda constitucional assassina, né? Que está acabando com a saúde pública, que está acabando com o povo brasileiro, assim, o SUS hoje. Eu não esqueço daquele termo que o, o, o Roberto Maden, né? veio aqui e disse, né? nós estamos sofrendo um processo de inampização do SUS. O que é inampização do SUS? Lembra em, 2000, em 80 quando a gente tinha o inamp, que era totalmente empobrecido, sistema não, não funcionava inclusive até que não era registrado, que não tinha carteira registrada, não podia ser atendido, a gente lembra disso. Então, é um absurdo que a gente está vivendo hoje, por conta de todo esse desmonte, dessa precarização. Então, é importante que a gente passe a quarentena, a gente volte para a rua... Para lutar e, e atualmente a gente cobre né, do poder público a revogação é, dessa emenda assassina, tá? Pedro, você quer falar? Só, só um comentário: né? enquanto a gente conversa aqui, para a gente ver o que, que é a diferença que, que tem no mundo aí, né? O, eu tenho uma, uma cunhada que mora na Austrália e ela é médica lá. E ela acabou de mandar uma mensagem falando ao o governo da Nova Gales do Sul, que é um estado da Austrália, anuncia um pacote de estímulo de 2,3 bilhões de dólares australianos, o que equivale, uh, no, no câmbio atual, a 7,5 bilhões de reais com, uh, para financiamento extra de serviços de saúde. Para a gente entender o que, que um governo tem que fazer. Lógico, nós não somos ricos igual a Austrália, mas o nosso governo federal está mendigando milhões de reais. Ele mandou 42 milhões de reais para o Estado de São Paulo hoje. Nós precisamos de bilhões de reais a mais para poder financiar a saúde. Me dá uma tristeza inimaginável, indizível ver que não é essa a nossa realidade. Temos que lutar muito. Enfim, é isso aí, galera. Tchau para vocês. Valeu. É isso, pessoal. Vamos, então, iniciar já imediatamente uma campanha contra esse Paulo Guedes e contra esse presidente Bolsonaro para que ele libere recursos para a saúde pública. tá? É isso, Bom, então a gente agradece a todos e todas, um abraço, um beijo, Lula livre, Lula inocente, vamos à luta.